Olá ah, pessoal, bem-vindos ao canal Digital e PT. <risos> Olha, hoje tenho uma cena muito bacana para a gente. Tenho uma cena muito bacana para a gente, que é o seguinte, é assim, além do tema principal, além do tema principal que, que vamos falar hoje, que é o título, é sobre, pá, para o pessoal ter calma, <risos> basicamente. Vamos já começar aqui e tenho uma surpresa não estou a falar de NFTs eu também vou dropar aí dois NFTs hoje mas não é isso é uma cena importante é boa para é boa para para, para quem gosta de fazer trade eu vou passar em um setup novo um setup Pascal pé <risos> olha eu hoje antes, antes de passarmos aqui ao tema principal queria deixar aqui uma dica eu hoje eu hoje fiz uma coisa que eu já não costumo fazer há muito tempo então o que é que é scalp <risos> eu antes fazia scalp nos, nos, nos 15 minutos nos 5 minutos pronto fazia ali o que podia não é mas não, mas eu fazia mais scalp antes de estudar do que agora é, porque com o passar do tempo e depois de fazer o curso eu habituei mais Pá, tipo, faço o trade normal, diário, mas fiquei que está mais para o longo. Ou seja, eu uso várias estratégias, não uso só uma, gosto de usar várias. Mas hoje deu-me na cabeça o que é que eu fiz. Então eu tinha aí uma conta. Olha, até que posso mostrar aqui. Eu tinha aí uma conta, isto antes da gente irmos ao tema, ao, ao tema principal e à análise, hoje temos aí coisas muito interessantes para falar. Não é que nos outros dias não tenhamos. Queria agradecer aqui também aos 632 inscritos. Uh, estamos a subir, estamos quase a dropar uma pen. Também queria, epá, tenho tanta coisa para dizer <risos> que começa a passar umas por cima das outras. Olha, vamos por partes. Para começar já aqui é assim. Uh, eu ando. Oi? Eu ando, a escrever, eu ando a escrever agora nos vídeos o seguinte. Ah, eu, eu já tinha falado nisso que o sorteio. Mas para quem não viu o, o, o, o último vídeo, o sorteio da, da Walnut Key, Key vai ser dropada durante o vídeo dos mil inscritos, portanto, as probabilidades eram de uma para mil, passou para menos, porque vai ser só para quem estiver na live desse vídeo. Aquilo que eu lhes queria mostrar é o seguinte, eu hoje estive aqui na brincadeira, por acaso tenho aqui a minha conta aberta, eu estive aqui na, minha brinca uh, na brincadeira, isto é um simulador, é o um simulador que eu vos no outro dia, e eu recomendo a toda a gente, porque eu sei que toda a gente entra no mercado e nunca usa isso, uns nem sequer sabem que isto existe, olha, hoje foi dia 5 de 8, eu hoje ah. tinha 274 mil, isto é uma conta de, é uma conta de, de isto é do simulador, prontos, tinha 275 mil e fiz a minha primeira operação hoje em Scalp no, no gráfico de um segundo e gravei no no Twitter para, para quem quiser ver como é que se faz Scalp eu tive ali três horas a fazer trade consegui aumentar esta conta reparem de 274 mil consegui aumentar três vezes mais em três horas em 760, ficou em 761 tenho aqui as operações todas, primeiro eu entrei devagar, como eu faço sempre, depois vou aumentando a, a cena, comecei a perder, aqui 12 mil, 3 mil, depois comecei a ganhar, aqui as perdas começaram a ser maiores, eu estava a me ajeitar, <risos> e depois já comecei a ter ganho já 22, 24, 8 mil, 31, 76, 45, 85, 73... Bem, concluindo, no fim ficou com três vezes mais do que o que tinha, 274 passou a 761. Eu fiz isto ao vivo e que queria falar aqui muito rápido sobre o simulador. É assim, A uh, paz não é obrigatório, as pessoas podem ir para o mercado, que é aquilo que elas fazem nem sequer sabem o que é o simulador. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, a minha relação com o simulador foi a seguinte, eu nunca usava o simulador. Eu comecei a estudar, eu saí do curso e... E comecei a usar o simulador logo a seguir, só que a gente não sai do curso com os skills todas, a gente aprendeu qualquer coisa, mas, não, mas, não, mas uh, o estudo e a continuação do estudo é que nos vai dar, uh, nos vai aumentar o, o nosso sucesso, porque quanto mais nós estudarmos melhor, não é? E eu posso dizer que eu, a primeira vez que usei o simulador, no mesmo dia arrebentei uma conta de 100 mil, ou seja, isto é simulado, é, é, é dinheiro fake, não é? eles quando a gente abre uma conta dão 100 mil, se a gente arrebentar a conta tem mais 100 mil e arrebentei a conta, está há uns anos atrás, duas vezes no mesmo dia e até hoje nunca mais, nunca mais arrebenta isto, isto tem, tem tendência a aumentar e este até foi o meu maior trade, foi em três horas e eu então, uh, houve pessoas que viram, uh, não comentaram muito o vídeo mas esse também não era o objetivo, eu era mais naquela, olha, tipo estou aqui a curtir Vou partilhar com as pessoas aquilo que eu estou aqui a fazer, podem achar engraçado. Porque uma coisa é a gente falar, ah isto é assim, assado e coisa. E depois é a gente ver em prática, realmente as coisas a acontecerem ao vivo. E eu pensei, pá, se correr mal, olha, tipo, se correr mal, correr. <risos> tipo, isto é como a vida real, os riscos são os mesmos, não é? Então decidi, decidi gravar. Uh, e então... Uh, era isso que eu queria dizer que então houve aqui uma pessoa no chat houve aqui uma pessoa no chat que foi a Paulo que me propôs a fazer um, um vídeo sobre scalp é assim eu agora uh, como sabem que eu às terças quintas e domingos faço agora as lives às 8 horas eu ando a falar com pessoas uma de Espanha outra de Portugal outra de outro país que eu, que eu nem sei ao certo qual é que é o país são pessoas que têm projetos em vários sítios estou a tentar trazer aqui a uh, pessoas com vontade de Prontos, é óbvio que não é só pela tecnologia os têm os projetos deles não é as ambições deles o que é normal e eu, eu eu eu gosto de dizer que eu gosto de dizer que o digital o digital o PT foi feito a pensar na adoção uh, tipo para ajudar as pessoas não é e então eu até escrevi aqui na Aqui nos no, no, próximos vídeos vão ver isto aqui repetido. A dizer, o canal promove novos projetos, o estudo e a adoção do ecossistema cripto em Portugal. Pá, se conhecerem alguém que tenha algum projeto, que tenha alguma coisa para, para partilhar, falem comigo. A gente convida as pessoas para virem aqui, para mostrarem ao mundo aqui o que estão a fazer, qual é que é o trabalho delas, a experiência delas. É toda a gente bem-vinda. Vamos continuando. Ah, é, continuando sobre o sobre o Scalp eu que quero dizer então que com isto tudo pode não ser possível já já já nos dois primeiros nos, nos próximos vídeos uh, fazer esse tal vídeo de ah, porque eu queria passar um setup queria passar um setup que é assim este setup é como o canivete suíço isto tem aqui coisas que eu normalmente não uso estas setas quem está habituado a ver o meu treino normalmente não vê estas setas eu estas setas só uso quando eu faço scalp quando estou aqui na no gráfico de um segundo eu uso mais isto para o scalp e é basicamente este indicador que eu quero passar e quero mostrar depois como é que ele funciona e com qual é que é a minha basicamente é partilhar a minha estratégia eu fiz aqui exatamente não foi com o link foi com o BTC aqui é um vídeo que está lá no Twitter foi com o BTC e atenção eu tripliquei a carteira com o mercado a cair, muita atenção. É óbvio que foi aqui no, no simulador, mas é assim, se fosse na vida real, isto é a mesma coisa. No sentido de fazer as entradas e as saídas, houve ali duas partes, virem o um vídeo, eu quase que fui liquidado duas vezes, logo ao início, que já não fazia scalp há, há, há muito tempo e e às vezes o mercado está tá de uma maneira, responde de uma maneira, às vezes está de outra. É muito perigoso. Eu, eu quero avisar já que o scalp é muito perigoso, principalmente um segundo. Eu não aconselho. Eu vou... Pá, quando eu fizer o vídeo, eu vou dizer que o melhor é fazer em tempos mais baixos, tipo cinco minutos ou qualquer coisa. Eu gosto de um segundo porque eu não tenho tempo de... Não tenho tempo de fazer o setup de... Não tenho tempo de fazer o setup de stop loss nem isso porque aquilo é muito rápido. Às vezes, um segundo pode ser a diferença de 20 mil euros. É man, antes de começar o vídeo, antes de começar o vídeo, não mandavam mensagens. Eu começo o vídeo, começa a me chover mensagens. Meu, uh, continuando. Uh, eu não aconselho fazer aqui num segundo, o segundo é muito rápido, é, é muito rápido, é preciso alguma experiência <risos> e, a, e a pessoa saber ler os, os indicadores com muita rapidez. Isto é bom porque, pá, mesmo que vocês não queiram fazer scalp, isto é bom para quê? Porque é assim, eu aqui tenho X indicadores, vocês têm outros, mas ao fazerem scalp, pá, em, em um minuto, ou em cinco minutos, ou em três minutos, ou qualquer coisa, vocês vão ou vão habituar o vosso cérebro a ler os sinais rapidamente, o mais rapidamente possível de entrada. O cérebro vai estar a trabalhar muito mais rápido porque as operações têm que ser feitas com muito mais rapidez do que estivesse a fazer uma operação nas calmas, no semanal, no diário, isto é para não não se passa nada. No scalp, mesmo tu não gostes de scalp, faz scalp no no simulador, porque se tu estiveres habituado a ler os teus próprios indicadores com rapidez tu depois quando vais fazer um scalp um scalp disparado, quando, quando vais fazer um trade num, num gráfico de 6 horas 12 horas ao diário o teu cérebro já lê os sinais muito melhor, porque está habituado fazer scalp, no, nem que seja só no simulador é bom para, para treinar o cérebro nas entradas e ver quais é que são os melhores pontos e isso portanto com isto tudo e não querendo estar aqui a perder mais tempo uh, queria só dizer então que nos próximos vídeos como já disse pode não ser possível eu já já já fazer o por aqui logout pode não ser possível fazer já já o o vídeo sobre o meu setup e sobre, pronto, a mim treino, como é que se faz o scalp e, e com aquele indicador é como é que se configura, mas assim que eu tiver, assim que eu tiver a disponibilidade, tipo, se não vier aqui ninguém, se não vier aqui ninguém fazer, um, se não vier aqui ninguém uh, como convidado especial, será então o tema, o tema principal do próximo vídeo Boas Gabriel Santos o Rui Pedrosa a Paula Cavaco aqui o Gabriel Matos aqui o meu dread, Rui Pedrosa mas <risos> Sou, a Paula Cavaco temos aqui a gente aqui ainda não tem muita gente no chat temos visualizações mas não temos muita pessoal no chat ainda este ainda é um canal tá ainda em fase de crescimento então vamos aqui partilhar aqui a vamos aqui perseguir, portanto, isto está tudo aqui no vermelho e há uma coisa que me vou fazer o título desta semana que é sobre o medo, é o, o Fearless Connection, ou seja, a gente temos que começar a ter uma, uma conexão com menos medo, ou seja, o medo é bom, até é um instinto, é um instinto humano para a gente se proteger, no entanto pode ser fatal no trade, a gente não devemos, uh, a gente devemos ter um certo um certo mindset quando fazemos trade, pois, por exemplo, o sentimento é tão prejudicial, o sentimento é tão prejudicial no trade que, por exemplo, se vocês forem analisar uma moeda que vocês nunca viram na vida, vocês vão analisar aquilo como deve ser e se calhar até fazem uma boa análise, mas quando vocês estão a analisar uma moeda que vocês gostam, tipo o BTC, o Ethereum, ou outros que vocês gostem, vocês já vão analisar de outra maneira, vocês vão começar, mesmo que não queiram, ou mesmo que pensem que não, vão sempre tentar ali ver, ai, mas isto vai até, isto vai até aqui, ou isto vai até ali, man, a gente não sabe. Aquilo que nós podemos fazer é olhar para o gráfico, ver o que é que está a fazer agora, e com base no que está a fazer agora, a gente irá ali algumas medições e vemos o que é que possivelmente poderá vir a fazer, por exemplo, eu posso pegar aqui num, num, num gráfico qualquer, posso passar aqui o Bafibonacci, olha, por exemplo, no link eu vou-vos dar aqui um exemplo bom, eu estou aqui na montada do um link já há muito tempo, uh, que eu já ando a dizer assim, ah, eu tenho uma ordem nos 7,80, se bater lá bateu. Eu na altura, já há muito tempo, portanto, isto foi uma previsão, já dá muito tempo que eu já ando a dizer isto eu já andava a prever que ela viesse a um dígito e eu passei uma fibonacci não é? e então vi que se ela conseguisse passar desta fibonacci a próxima seria esta aqui Pá, e é assim que um gajo deve analisar um gajo deve analisar fibonacci, fibonacci. imaginem que a minha ordem agora bateu aqui hoje 7,80 e eu agora vou ficar naquela ou ela vai voltar para a fibonacci de cima ou vai voltar oi? Ou vai voltar aqui para a FIBO de baixo. E a gente deve ir passo a passo, porque a gente não consegue. A gente só consegue ver, não é prever, é ver aquilo que está acontecendo no momento. Por isso é que o TradeView é a melhor ferramenta de estatística que existe para trade. mas não nos permite ver o futuro, que isto infelizmente não é uma bola de cristal. Uh, no entanto, a gente através da FIBO podemos prever. Poderá vir à próxima Ela até pode chegar aqui e voltar para cima, nem sequer ir aos 780. O mercado faz aquilo que lhe apetece. E eu vejo pessoal, eu vejo pessoal, por exemplo, isto tem a ver com o título de hoje, que é o seguinte: um, epá, eu, eu, eu vejo pessoal, pá, e alguns se calhar até são bons analistas, tipo, se calhar não estudaram, mas se calhar até sabem o suficiente para, para ver algumas coisas mais ou menos corretas. Só que para além de terem aquela cena do sentimento, não é? É uh, pá, metem-se a dizer coisas que, é para a gente não sabe mesmo. A gente não sabe. Olha, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Um gajo que faz análise, assim, não é obrigatório, como é óbvio, não é? Mas um gajo que faz análise, é pá, uh, quem faz análise neste momento, é pá, faça isto. No Trade View, venham aqui e digam assim, olha eu prevejo que isto vai chegar ali por isto e por aquilo. Depois explicam aqui como é, é, é que é a vossa cena. Mais tarde, é giro, depois vocês vão ver se realmente as coisas foram à, aos targets que vocês falaram, não é? É assim, olha, eu, por exemplo, fiz aqui um... Mas isto há muito tempo. Uh, isto já foi do dia 23 de Fevereiro. Eu puxei aqui uma... Porque assim, a gente quando faz um... Uma análise tem que ser baseada em alguma coisa, não é porque eu penso, tem que ser baseada em alguma coisa sólida. Então é assim: mesmo que eu esteja errado, a análise aqui era esta: isto é o Ethereum Euro. Eu puxei o Fibonacci do ponto mais alto ao ponto mais baixo da do última, do última run, e fiz o mesmo nesta, e vi que uh, o preço foi entre a Fibonacci 0,5 e a fibo 6,18. E depois marquei aqui, tipo, se o mercado fizer a mesma coisa, que não quer dizer que façam, como é óbvio, não é? Não há porque foi ali, não quer dizer que aconteça aqui, mas uh, a cena é esta, uh, isto foi a zona onde a última vez vem lá parar o, lá o preço aqui na, no Ethereum, portanto, isto pode achar ridículo, mas é, é, foi como aconteceu lá atrás pá ah, eu já não diria aqui tanto mas nesta zona é pai metam os vossos, façam as vossas análises mas metam metam gravem e depois não se, não se pode apagar olha por exemplo a gente aqui nesta altura ainda ainda não tínhamos chegado aqui esta fase andava a dizer uh, uh, link link um dígito link um dígito e ela acabou olha a gente carregaram ali isto, isto dá para carregar três vezes veio aqui dentro deste range que eu disse até já passou para baixo isto é do dia 27 de Fevereiro meu isto é do dia 27 de Fevereiro olha se a gente continuar aqui ah e outra coisa aí ah, padrões que eu dizia assim é para os padrões o mercado não tá reje... não tá a respeitar os padrões Olha o que é verdade é que realmente eles fizeram aqui um ao contrário em vez de descer, de subiram, mas agora estão a, a fazer as mesmas medições para baixo, como se tivessem ido modo direto, tipo, dá a sensação, posso estar errado, não é? Mas dá a sensação que se investiu muito dinheiro propositadamente para subir, exatamente quando todos pensavam que ia, que ia descer para liquidar pessoas, não sei. Eu acho que os maiores interessados são esses gajos que, que têm plataformas que liquidam, então, quando toda a gente pensa que... Toda a gente vai a correr naquela direção, os gajos arranjam a maneira do preço. Pá, não sei se é isso, não, não estou aqui a mandar para o ar. Posso estar enganado, mas pelo menos é a sensação que eu fico. A minha análise desde sempre, olha, isto é de fevereiro de 2020. Foi sempre que isto se viesse à AMA 200. É óbvio que as pessoas, uh, eu quando fiz os vídeos todos até hoje, eu sempre disse, é pá, caguem nisto, isto está aqui é um facto mas vamos aqui operar aqui o que estamos aqui agora é o que temos é o que temos e quando rasgar para baixo aí já vamos ver as coisas de outra maneira e foi o que aconteceu rasgou aquele rasgou aquele rasgou um canal que nós estávamos ali a operar eu até já o apaguei rasgou mesmo a cara podre e já está a rasgar este aqui também uh, e então temos que começar a ver as coisas de outra maneira já vamos ver aqui os níveis de fibo e isso tudo Uh, por exemplo se vocês virem aqui este foi o mais antigo acho que foi a dia 20 de janeiro em que eu disse que não sei se percebem aqui esta linha portanto isto aqui é uma MA200 e, e foi programada para fazer aqui uma linha horizontal ou seja isto, isto com o tempo supostamente vamos ver se elas, elas já estão mais perto na altura estava mais cá em cima se elas vão encontrar aqui a meio vamos ver, pá mas é cedo para agentarmos a falar em targets é ser para a gente estar -nos a falar em targets e eu vejo aí, e, e é isso que é, é, uma, é uma das razões que eu fiz o vídeo eu já, eu já vou dar a resposta aí a uma cena, só queríamos mostrar aqui mais uma coisa ou duas, olha por exemplo, isto é para vocês verem o que é, uma análise com precisão cirúrgica cirúrgica, eu gostava de ver portugueses a fazerem análises como esta, não estou a dizer que sou melhor que ninguém, as minhas análises podem falhar com mais dos outros, mas é para vocês verem, olha, eu meti aqui, aqui um círculo, ai, não estou a mostrar, Peraí, aí, eu meti aqui, olha, adicionar à, à transmissão, eu meti aqui, e a tela, é mesmo, sabes o quê? Está aqui o nevor do caraças, meu, então, então é assim, olha, eu vou-vos mostrar aqui, eu fiz aqui esta previsão, isto é de dia 7 de janeiro, está aqui, eu disse assim, olha, fiz aqui um círculo, que é o retracement 0.5 da Fibo, isto a gente estava a vir aqui em queda, e eu meti aqui, olha, isto vai bater aqui na... Pode subir, mas isto vai bater aqui na, na 0.5, e olha, quando tu carregas aqui no botão, olha, curto, cirúrgico, olha, bateu mesmo ali, eu até vou aumentar, olha que porra, é, meu, é, é, é. eu até vou aumentar aqui... Eu até vou aumentar aqui, olha. Eu vou meter aqui em grande para as pessoas verem. Olha onde é que bateu. Isto não foi o que acertei, foi a Fibonacci meu. Fibonacci, olha ali, cirúrgico, meu. Olha, mesmo milimétrico, meu. Isto é uma previsão ao homem, Isto é que são previsões. Não desfazendo dos outros, só que é assim. Pá, não inventem valores, meu. Se tiverem alguma merda a suportar isso, tipo, como eu mostrei agora, aquilo é um ponto de FIBO. É pá, tudo bem. ponto de fibo é um ponto de fibo. Agora, se for daquilo que o outro pensa, ou que o outro disse, ou que o outro. Epá, caga nisso. Caga nisso. Olha, esta, esta aqui era do Ethereum Clássico. Do Ethereum Clássico. Vamos pôr aqui play. Isto é sobre o Itchcroft Método de Market. Ou seja, anda pessoal a falar no Itchcroft com isto ao contrário, mas ele ainda não acabou. Portanto, ele, ele não só entrou nesta zona vermelha, como ainda já entrou duas vezes, entrou e saiu, e agora se calhar ainda vem lá mais abaixo, mas o target. O target era este. Quando isto depois finalizar, então é que vão virar o target, o, este coisa ao contrário e vai ser de subida. Pronto, isto é só para mostrar o que é que são previsões. Eu não sei se mostrei ainda, por causa é com a tela. Eu, tava, eu não sei se, uh, se partilhei aqui ou não. Uh, olha, fiz aqui uma, um circo no 05 e carregando aqui no play. Não, eu não sei se já tinha mostrado isso. Olha, se vocês virem aqui, olha, milimétrico, meu. Milimétrico. Mas isto foi baseado num nível de Fibonacci em 05. E eu explico aqui as cenas, não é? Explico aqui as cenas. Epá, é assim. Não tenham medo de fazer as vossas previsões. Epá, é normal falharem. Eu, ao início, também falhava. E com o tempo, e com o estudo, e com a experiência, e com as horas de tela, e uh, percebes? Com o tempo, tu vais tendo uma cena mais. Vais tendo uma cena mais assertiva, estás a ver? Olha, este eu dei-me ao luxo. Isto é uma previsão maluca. Porque um gajo eu não tenho, eu quando faço a previsão é baseado naquilo que eu penso que vai acontecer. Segundo o gráfico, mas não há certezas, não há aqui garantias. Isto aqui não há, eu não adivinho, não é? Mas dei-me ao luxo de me ter aqui uma cópia de velas a dizer onde é que isto ia ali parar. E olha lá, pumba, foi ali mesmo foi ali mesmo ao sítio já viste isto são previsões é assim eu quando faço análises isto é para dar a introdução do que eu vou dizer a seguir eu quando faço uma análise eu não estou a falar para o boneco tipo eu sei eu sei o que é que eu estou a dizer as pessoas podem levar a sério podem não levar a sério cada um é livre de pensar aqui o que um quiser eu tenho que respeitar a opinião de cada um mesmo que seja contrária às, às minhas ideias mas não posso deixar de dizer que há coisas que estão erradas. Por exemplo, agora há uma moda da merda, que é... Ah, eu fiz a análise of chain. Agora é moda dizer isso, que é, é chique dizer isso, estás a ver? Dá-te um ar assim de... Foda-se este gajo, sabe o que é que está a falar, estás a ver? Mas olha, é assim, eu concordo que... Concordo que a análise of chain, on chain, on chain, on chain, no caraças, é... Uh, uma coisa muito curiosa, é muito fixe, é bom de ver. Eu gosto de ver, meu gosto de ver as cenas, mas por curiosidade. Por curiosidade, é bom saber. Só que aquela merda de um gajo dizer, ah, isto foi por causa disto, é de caga nisso, meu. Não interessa se foi por causa disto, se foi por causa daquilo. Porquê? Porque tu não podes passar uma FIBO na não na analysis, tu não podes, não tens ali um target, não podes dizer, olha, agora eu vou abrir uma ordem em X. Porque achei na análise isto ou aquilo. Porque aquilo, até porque tu às vezes estás a ver cenas que foram feitas por pessoas no dia X, aquela informação fica ali durante, imagina, 30 dias, um mês, três meses, quatro meses, toda a gente que for ver aquilo, vai entrar naquela, aquilo se calhar até já foi certo no dia que a pessoa postou. Mas entretanto as coisas mudaram, tal como os gráficos. Os gráficos não são estáticos, de um segundo para o outro as coisas sobem. De um segundo para o outro as coisas deixam De um segundo para o outro tudo muda. Estão a entender? tanto a cena análise, ou fechei na análise, ou como queiram chamar, é pá, são cenas interessantes. Eu gosto, eu sou um curioso, gosto de experimentar projetos. Gosto de, pá, pá de ver essas cenas. Mas isso não interessa népia. Quando tu carregas no botão do baio do céu, isso não te vai ajudar em nada. Não te vai ajudar em nada. Ou seja, podes ter uma ideia, tipo, olha por causa de estar a acontecer isto assim assim tem tendência a subir ou por isto acontecer isto assim tem tendência a descer mas tu não tens targets, não tens um preço aonde clicar não sabes exatamente aonde portanto é fixe de ver mas não resolve não não traz soluções nem é fixe de ver é curioso é bacana mas não nos traz soluções e então é assim uh, uma onda quando a gente estávamos aqui nos, nos 40 capa que é aqui, portanto, vejam bem, onde é que a gente estava, não é? Isto na altura, portanto, e eu não estou a falar agora recentemente. Eu estou a falar de um amigo meu estou a falar de um amigo meu, que um amigo meu, um gajo que eu conheci, o gajo estava a fazer análise técnica, o gajo tinha muitos poucos subscritores, mesmo. olha, o gajo tinha uma paciência. O gajo fazia, o gajo tinha um canal os vídeos, agora não sei, mas os vídeos dele tinham 15 visualizações, 35 visualizações, pá, eu não tenho muito people no chat, pá, mas ainda tenho visualizações, é mas é normal, no início, mas o gajo era bom, e eu, eu gosto do gajo, o gajo dizia algumas coisas certas, eu sabia que o gajo tinha estudado, o gajo continuava a estudar, às vezes eu falava com o gajo, o gajo pá, não podia porque estava a estudar isto ou aquilo, portanto, não estou a dizer mal do gajo, mas ele tal como eu disse anteriormente, por gostar muito de um ativo fica como um viés de confirmação. Por exemplo, se ele fosse analisar uma moeda que ele não tivesse interessado, se calhar ele ia pôr toda a sua neutralidade e dar uma resposta honesta. Ou seja, não quer dizer que a pessoa não seja honesta, mas quando está a ver um ativo que gosta, tem tendência a ver as coisas mais positivas, tem tendência a não... estão entender, portanto, não, inconscientemente ele conseguia fazer uma análise melhor daquilo, e ele na altura dizia-me assim, olha Rui, uh, isto não pode passar dos 40 capas, porque isto tem um suporte muito forte nos 40 k tem um suporte muito forte nos 40 k e eu disse-lhe assim a ele, olha, a gente depois vemos nos 30 ou nos 20 k a gente depois falamos, e eu entretanto nunca mais falei com o gajo, porque eu fui... Banido, banido, <risos> fui banido do LinkedIn e então nunca mais falei com o gajo. Mas eu conheço o YouTube channel dele e eu posso ir lá falar com o gajo. Só que eu também não me interessa estar lá. Então dizias 40k, e agora... pá, eu também não sou de, de ir agora estar a pá. Mas a verdade é que isto aconteceu. Estás a ver, as pessoas não podem dizer por quando não sei o que é 40k. Prontos, pá, isto aconteceu. Agora é assim, agora andam a falar. Ai, não sei, olha, esta semana que passou, antes de chegar a este preço, ou vá além, não interessa quem é, vocês conhecem. Ai, não, 35k para certinhos. Ele, se eles a ouvir, deve estar a rir. 35k, ó, mas é menos certinho, é milimétrico. Pumba, já estamos os 32 mil. Eu, entretanto, já ouvi um gajo a dizer. Ai, cheio na análise. Cheio na análise, não sei o quê, ou cheio na análise, uh -huh. 30K também, é pá, olha, não é assim que se faz análise, não é assim, vejam lá as cenas, uh, off-chain, é fixe ver, como eu já disse, é curioso, é bacana, é essencial, até a gente gosta de saber o que é que está a acontecer, há carteiras, há mais carteiras, o S aumentou, está a sair coisas é exchanges, houve baleias que venderam muito, é houve... pá, tudo isso são coisas interessantes e boas, no entanto, isso não nos resolve a cena, a cena do, do trade. Isto para dizer o quê? Por exemplo, se vocês quiserem aqui vamos ver aqui targets. Eu não devia fazer isto, vamos ver aqui, vou desligar aqui este, aqui o canal, eles já estão ali marcados, vou meter aqui, vou meter aqui da parte, é pá, tenho que desligar este coisa aqui que é do scalp, eu depois vou partilhar este, este indicador com vocês. Oh caraças man. É este aqui. Ora, basicamente vamos pôr aqui nas velas normais. Que eu normalmente uso aquele indicador e meti isto nas velas chinesas. Que estive a estudar velas chinesas. Ora, então vamos fazer assim. De cima para baixo, que é para ver a queda. A gente vemos o seguinte. Eu nem meti isto com cool coisa. Melhor é pôr com o imã que é para ficar mesmo certinho, é para ficar mesmo certinho. Vamos tirar isto aqui, vamos tirar isto aqui. Ora, aqui no BTC, hey, para já há aqui a tal onda 4, que é aqui, que foi aqui que eu marquei a vermelho, que a onda C tem que ficar abaixo disto. Esta é logo a primeira. Ora, vamos passar isto aqui mesmo com o Iman para esticar mesmo. Se, epá, estas cenas ser mesmo certinho. Ora, vamos pôr aqui o Iman. Aqui o ponto mais perto. Pronto, então é assim. Aquilo, aquilo que nós temos aqui. Aquilo que nós temos aqui. Olha, eu vou meter estes níveis. Estes são pontos de compra. Nada. Estes são os níveis. Olha, eu até já ouvi aí gás que andam nisto à boeda tempo. Não quer dizer que por eles andarem à boeda a tempo que eles estão certos. Mas já ouvi aí é Epá, isto, isto andou. Eu vou aqui trancar isto. E atenção, esta Fibo está na. Está na. Está na escala. Está na escala logo, meu. Epá, Horizontal 9. Está aqui na escala logo. Fibo, leva 11 blazer. Oh merda, meu não estou a mostrar aqui a cena, ganda gafo, ganda gafo, <risos> mas não há azar, eu ainda, eu ainda não tinha puxado a fibra, man. A, a fibo, eu não tinha puxado ainda aqui a fibra, estava aqui ainda aqui a pôr isto, olha, tem aqui fibo level based on, on log scale, então é assim, agora que eu já puxei, eu puxei mesmo aqui com o women, de cima e abaixo para ficar certinho e não falhar nenhuma. a pia. Já yeah, está certo. Então é assim aqui, este nível aqui é o tal que tem aqui a onda 4 e a onda C que faz A, B, C tem que ficar abaixo desta linha, portanto, abaixo daqui é onde vai. Eu já vejo people a dizer que este é o máximo, a gente não sabe. Aquilo que a gente sabe é que há um nível de FIBA que está aqui, há um nível de FIBA que está aqui, a uh... Há um nível de fibra que está aqui. E há um nível de FIBA que está aqui. E olha que eu já ouvi gajo. Portanto, isto aqui é o 0,5 atenção. Pá, no mínimo até à a 08382. A 0, Porquê? Porque é assim. Isto aqui não é nenhuma zona. Isto pode ter aqui suporte e forte. Mas isto aqui não é nenhuma zona de FIBA. Então é assim, nós já passamos aqui esta zona. Eu vou, eu, eu vou aumentar aqui para cima, nós já passamos aqui esta zona, isto foi rompido, o preço neste momento está a tentar ir para cima, no diário se nós virmos, calhar não dá, yeah, mas aqui já dá para ver, no de 6 horas, o preço está a tentar dar ali um toque, e agora ele vai mostrar se faz aqui resistência e continua ir para baixo, vamos voltar aqui ao semanal, Uh, o próximo nível de FIBO que nós temos aqui é este, é o 0382 portanto, entre o preço e, e aqui não é, este nível de FIBO, não há mais nada a não ser isto portanto, tem aqui suportes tem aqui várias coisas tem aqui o tal nível que é a, a zona de Eight Wave onda 4 e a C a C tem que ficar abaixo de, deste nível, que já vimos no outro dia e entre isto e isto não temos aqui nada, temos aqui a 0382 E aquilo que nós temos é para além disso, eu não estou a dizer que vai chegar ali, eu estou a dizer quais é que são as possibilidades, portanto, e temos aqui a MA que já vai a caminho, a MA já não está muito perto, já não está muito perto dos 23, e tal, é assim, se nós estivéssemos aqui neste canal, nós estávamos aqui a operar, eu ia ter uma percepção que isto a qualquer momento podia rasgar para cima. E o que é que eu disse sempre, pá, enquanto isto não for rasgado para cima ou para baixo, eu vou operar aqui dentro deste canal, pá, isto infelizmente, olha, é como vocês veem, rasgou, rasgou para baixo, esquece não o canal, vamos então passar a ter outra, outra leitura aqui do gráfico, portanto, o que é que nós podemos fazer é, quais é que são os níveis de fibo abaixo, quais é que são os níveis de fibo abaixo de onde o preço está, não é, que neste caso é aqui, o 0382 dá 23 capa e a seguir a isso temos 16 capa vocês podem pensar assim ai ah, mas isso se é escapa é muito isso é uma coisa que nunca vai acontecer é pá diz cara que, que não diz cara que, que estejam todos certos em relação a isso eu não tenho prazer nenhum de ver isto aqui uh, a esse nível mas olha eu digo já que eu conheço várias pessoas que não há muito tempo e analisam não quer dizer que por isso que eles sejam gurus mas eles, uh, é assim, a minha, uh, minha Sinatra até é conservadora em relação a eles, que é uh, num beer market o preço vem sempre à, à média de 200 no mínimo, mas, mas pode passar para baixo, que aí é está aqui a acontecer, daí que eu, digo, eu quando digo que o preço vai sempre a EMA 200 no semanal, depois no histórico, eles dizem mas pode passar, e, e eles têm a razão, pode passar, portanto a esta possibilidade portanto não estou a dizer que isto vem a estes níveis mas preparem-se porque uh, até pode não acontecer mas se vocês estiverem preparados e que possam comprar mais aqui a este nível melhor não é não, não deixem de fazer trade na mesma Hoje Ou já ouvi pessoas a dizer que isto aqui é que é o nível quando ignoram que isto aqui tem uma tem uma onda quatro de já estão a dizer que isto aqui é o mínimo que até pode ser ele até pode vir aqui um bocadinho mais abaixo e ir logo para cima tudo pode acontecer mas eu não acredito que vá daqui daqui pá tem que ir pelo menos é até, até aqui esta no mínimo que é aqui abaixo portanto aqui é o mínimo pelo menos pelo menos até aqui 28 300 e tal e aqui a média 200 é o ponto de referência que é os 21 que é os 21, 375 portanto, isto vai andando à medida que o tempo passa, portanto, este valor que estou aqui a dizer hoje, amanhã, eu passo, aliás, isto, isto é semanal, para a semana já é outro valor, mas tenham atenção, puxem, puxem, da, da, do ponto mais alto deste canal, metam em log, metam em log, eu vou apagar aqui os indicadores, metam em log, uh, puxem uma fibra aqui de cima para baixo, não é não é para cima é daqui para baixo e vejam os níveis de FIBO. pá eu quando bate num pode ir ao outro tanto para cima como para baixo se ele chegar aqui tanto pode voltar para cima como pode voltar para baixo não é e se chegar aqui vice-versa isto é sempre que bate uma FIBO, as duas possibilidades estão em aberto não é mas o normal era vir aqui a 0.382. eu até tenho aqui uma uma cena não sei se vocês já viram ora onde é que tá aqui a pasta de trade tá aqui há aqui uma aqui uma foto do curso que mostra precisamente precisamente aqui deixa eu ver se encontro tá aqui olha estás a ver aqui man. olha 382 estás a ver a, B, C é exatamente o nosso cenário, e depois temos ali, um, olhar ali um, a fibra. Ponto 382 isto é o que era o normal, isto era o que era o normal, e aquilo que estamos a falar é aqui, estamos a falar aqui, portanto, da 23 52 ou, ou 44 ou whatever. Portanto, é assim, ela vai chegar aqui, não sei, ela até pode nem sequer chegar aqui ela pode passar para baixo, ela pode passar para, para cima, o, mar, o, mercado faz que, o mercado faz aquilo que entender, só que é assim, o pessoal, o pessoal gosta muito do BTC, e então quando vem este tipo de análise, quando vê este tipo de análise, ficam, um, é pá, meu eu sei como é que se sentem, eu próprio já tive BTC e vi a gajos a fazerem análise, a falarem-me em coisas, pá, que eu não queria aceitar, mas é assim se vocês querem ouvir coisas bonitas tem que ir para o, para o canal Nada do céu e desses gajos primeiro dizem que vai aos 8 milhões e depois dizem que já venderam tudo e etc pá, aqui olha eu vou ser sempre correto se as pessoas quiserem ouvir a verdade isto é assim eu não estou a dizer que eu sou o dono da verdade eu estou a dizer que a técnica Aquilo que eu aprendi, tudo o que diz é isto, é média de 200 no semanal após um topo histórico e tens aqui uh, a onda 4, a onda C tem que estar abaixo e tens aqui este nível de fibra, pá, isto não fui eu que inventei está aqui, vocês abrirem os vossos gráficos tem exatamente a mesma coisa agora se não quiserem ver e quiserem ignorar, pá isso já é isso é outra coisa meu é assim, olha a gente não devemos ignorar nada, devemos ouvir tudo mesmo que a gente não estejamos de acordo Pai, depois tiramos as nossas conclusões Olha nós vimos aqui o RSI eu já vou falar das velas está tudo virado para baixo mesmo, e já teve melhor Olha esta média eu lembro-me fazer análise e estava virado para cima eu até disse está virado, está assim virado para baixo mas é normal porque mesmo que imagina que a média móvel continuava assim se o preço fizesse isto assim não se passava nada porque a média móvel continuava. A média do preço continuava a subir. E a média do preço agora não está a subir. A média do preço. Olha, eu vou aumentar aqui em grande para, para vocês verem a curvatura mais. Com mais. Olha só, eu estou a aumentar isto em grande. Isto, isto está mesmo vincado, meu. Estás a ver? Isto está mesmo virado para baixo. Isto não há nada a fazer. Para já, quando isto virar para cima, vamos falar dos dos níveis acima, agora que está virado para baixo, olha, há uma coisa que eu aprendi logo desde sempre, que é uma cena baida básica, uma cena baida básica, mas ninguém toma atenção a isso, olha, diz assim, o trend, o trend é teu amigo, e tu com isto tens tudo, é, tu tens que seguir o trend, trend é teu amigo, o trend está a subir ou está a descer? Está a descer, então tens que ver quais são os níveis abaixo, quando o trend estiver a subir, então vamos ver. Até que pode é que pode chegar lá acima? Mano, é assim que se faz estranho, meu. Por, por, pá, podes ter as estratégias que tiveres. Isto, isto é o correto, não é? Tipo, estás a ver isto tudo viado para baixo e estarem a dizer às pessoas para comprarem, não é? Como já fizeram lá atrás, nos 40, vai da DIP, vai the DIP. Há pessoas que agora não têm dinheiro para comprar porque foram atrás dessas, dessas pessoas, pá, que eu compreendo que eles gostem muito de BTC. Pá, mas não deem conselhos às pessoas mesmo, porque as pessoas às vezes vão, Pá, também gostam muito da moeda e vão atrás destas cenas, agora se calhar não tem liquidez para, para, para comprar aqui nesta zona ou mais abaixo onde o preço possa vir, Pá, portanto é assim, vejam a cena não, por curiosidade é uma cena fixe, mas não, não é uma cena que, que vocês co co consigam... Pôr ali targets para, para, para um, um, não, não dá para a gente pôr ali um target para a gente comprar e vender, porque aquilo não é certo. No entanto, no entanto, há aqui também coisas boas, há aqui coisas boas. Eu também quero falar aqui de coisas positivas mesmo num cenário em que o pior vai acontecer, não é? Está a acontecer, mas eu não quero estar aqui a minimizar o drama. Eu já tinha dito na minha última análise do Arthur for Café que esta merda aqui que estava a aparecer era verde porque eu tinha virado isto ao contrário porque por default é ao contrário aqui é vermelho que é queda e este indicador ele adianta-se ou seja ele não adivinha o futuro isto que está aqui é a reação às velas de agora e aquilo que me mostrou na minha última análise acho que foi há duas semanas na minha última análise lá no Art For Café eu disse que esta curvatura que estava ali até foi o Paulo disse assim ah tem ali uma coisa à frente aqui não é o quê e eu disse é pá é verde expliquei uh, que está ao contrário e disse mas isto está virado para baixo portanto isto aqui é queda enquanto esta linha aqui tiver virada para baixo isto é como se fosse uma, uma, uma média do preço isto, isto tem que virar para cima para o preço desse subir para já esta tendência é a descer. Eu ontem ouvi também um gajo, um gajo que, ele até é uma pessoa inteligente, eu admiro o gajo, não muito, porque ele diz coisas que às vezes eu também não concordo muito, mas ele disse uma coisa que deixou-me mesmo boca aberta. O gajo disse, eu também não vou dizer quem é o gajo, disse que a gente não estávamos num beer market. Man, man, não estamos num beer market. Vejam só uma pessoa em negação, ou seja, a pessoa gosta tanto de BTC, pá, eu também gosto de BTC, mas eu não fiquei estúpido, eu tenho ainda há uma coisa na cabeça, tipo, a gente não pode dizer uh, uh, pá, como é que vai dizer? Uma coisa é uma coisa que é do senso comum e outra coisa é uma coisa que não faz sentido nenhum. Por exemplo, tu passas aqui uma, uma aqui uma cena para, para medir meu, tu já perdeste 52% do BTC. Quando é que tu vais dizer que esta merda é um beer marketman? É que quando isto chegar a 70 ou 75, se chegar lá, pai eu não entendo, meu. Eu não entendo essas pessoas, meu. Tipo, e depois é assim: são pessoas que. que. outras podem levar em conta aquilo que elas dizem e depois mais tarde fazem operações baseadas naquilo que elas dizem e o que o, o passado já mostrou é que essas pessoas, pá, podem ser muito boas. A fazer isto e a fazer aquilo e a fazer aquilo outro, mas na análise não percebem a ponta de um piso, que é mesmo assim. E depois dizem coisas às pessoas, induzem nos em erro, mas eu acredito, elas não fazem-se por mal. Ele acredita mesmo naquilo que, que disse convictamente, portanto, ingenuamente ele está a dizer uma merda que não. Meu, não estamos num beer market, meu. Não estamos. Não, olha, para já há um indicador. Tu passas aqui que eu agora não vou buscar, que é o Bitcoin, uh, Bitcoin não sei que banda. Tu passas aqui, faz aqui, que aquilo é feito com EMAs com ou whatever e sempre que o preço está acima dessa banda, está em bear Market, e quando está abaixo dessa banda, está em. Aliás, quando está acima, está em Bull Market, e quando está abaixo, está em bear Market. Man aquele gajo, que foi o mesmo gajo que disse, é assim, este, este para além do outro que eu conheço. Ai, dos não passa, porque as cenas on-chain. Eu disse assim, olha, tens de ter calma, porque também estão a acontecer outras merdas ao mesmo tempo, assim, assim. Ai, não, mas eu estou a ver. É, ou seja, não vale a pena fazer análise para essas pessoas, porque nenhuma análise é boa. A análise tem que ser aquilo que elas querem ouvir. Ou seja, tem que ter um viés de confirmação, senão não ficam descansados, é assim, pá, eu também tenho o meu dinheiro metido, para aqui, para trás em é longo, olha, nestas todas, meu, olha, nestas todas estão aqui, eu já nem sei quantas são, olha, vejam só, e com este mercado a cair, as que eu deixei para longo, acho que está a subir, ah, eu também tenho para aí 3K para baixo, meu, é pá, mas é, faz parte, meu, é assim mesmo, mas eu guardei 60%, eu guardei 60% e sempre disse, estão preparados para se subir estão preparados para se descer, eu estou preparado, meu, para mim até pode subir mais ou até pode cair mais, para mim é igual. Agora, as pessoas estarem a, epá, não sei, meu, eu olha, não, eu não sei, meu, tipo, não é justo, estás a ver, porque ainda por cima muita gente leva em consideração aquilo que eu diz, epá, é uma pessoa que eu até curto, mas às vezes diz, diz cenas que eu não concordo, estás a ver, mas tem que respeitar, Cada um, mas depois vem saber que aquilo que disse está errado, não é? Respeito a opinião, mas depois vem saber que está completamente errado. Epá, e aquilo que eu tenho para vos dizer em relação ao medo é pá, não tenham medo, é assim. Se têm medo, meu, vocês não estão no mercado certo, meu, porque é assim. Isto envolve risco, meu. Isto, estamos a falar de dinheiro real, isto não é aqui o simulador em que tu chegas aqui e se tu mandas a. Tipo a conta, se reventar a conta, tens mais 10 mil. Aqui é sério, meu. aqui é sério. Mas epá, se tu tens um mindset, pá, já não digo que tenhas estudado muito, pá, mas pelo menos qualquer coisa, o suficiente para perceber que isto é uma coisa normal, meu. Isto não há que entrar em pânico, meu. Ah, é que é que isto é que uma informação da moeda FIAT. Ou seja, uh, como, como uma pessoa disse muito bem, por acaso era a mesma pessoa. Uh, e aí disse bem, foi, uh, numa inflação, a inflação não tem que ser uma coisa má, porque se tu souberes como tirar partido da inflação, tu até podes ganhar com ela, portanto a inflação pode ser uma oportunidade para as pessoas, para as pessoas ganharem, ganharem dinheiro. E tu, se te consideras um trade e queres estar nisto por muitos anos, tens de -te habituar à ideia que <coughs> existem certas regras. E existem regras que não são para todos. E tu tens, tu para jogar este jogo, tens de saber as regras do jogo. E uma delas é, é ter muita paciência, que é uma coisa que me faltava ao início. Eu queria cenas rápidas. <cười> queria resultados rápidos, só que isso não é, não é possível. O trade é uma coisa que leva tempo, não? isto é uma árvore que tu tens que semear, tens que lhe dar carinho, tens que olhar por ela, tens que esperar que ela cresça essencialmente. Não é assim que tem umas folhinhas, cortadas logo. Pá, isto tem que crescer, meu. Deixa crescer, meu. Planta e deixa crescer. E depois um dia tu vais ter os teus frutos. É assim, o BTC, que é assim, o BTC até é uma moeda que as pessoas, que as pessoas uh, nem sequer deviam ficar preocupadas. Porque isto está aqui, tem uma qualidade, isto está aqui, tem uma qualidade extrema, meu. Reparem só numa coisa. Eu estou farto de dizer isto às pessoas. pá, como é que é a preocupação como é que é a preocupação? Olha, topa bem. Isto, isto subiu, olha, desde o início até hoje, subiu 58.611%. Como é que é o ativo que só viste tudo, meu? Olha, repara bem, 58.000, mete os olhos no tela, 58.611%. Man, as pessoas estão em pânico. As pessoas estão em pânico por causa de uma merdinha que não representa nada no gráfico. Isto aqui, olha, eu vou apagar isto. Aquilo que nós estamos a falar aqui é uma merdinha, meu. Isto é, isto aqui, isto aqui, man, isto aqui, isto aqui não representa nada, meu. Isto aqui é uma cena que, se tu olhares numa escala em grande, isto aqui é o hoje, é o momentâneo, é o agora, meu. Esta merda no futuro tu vais olhar para isto, como a gente olha hoje, assim como tu olhas para 2009, isto aqui não era nada, meu, estávamos aqui nos mil paus, mas as pessoas têm o mesmo medo e têm o mesmo drama que hoje nestes preços que nós estamos, isto vai sempre a ver. se tu conseguires te libertar do sentimento, é pá, olha, se calhar operar outras moedas é bom para as pessoas se desligarem um bocado, daquele sentimento que tem, pá, eu não estou a dizer para deixar-me gostar de bitcoin, não, amem, meu, isto aqui é como eu já disse antes, é a arma do povo contra o poder, meu, isto, isto representa, isto não, não tem só a ver com especulação, isto vai muito além, isto, vai, isto tem a ver com liberdade, isto tem a ver com muitas coisas, mesmo, incluindo, é assim, há aqui uma certa segurança, não há nenhuma moeda que não possa ir ao zero, não há nenhuma moeda que esteja livre de riscos, em cripto tudo é possível. Mas o Bitcoin, pá, se querem, uh, se quiserem falar, isto é a nosso premium, meu, isto é a nosso premium. Man, o que é que interessa estarem com medo ou discutirem? Meu, isto se vier até aqui é normal, isto não é normal, é passar aqui a é trendline para baixo, aí, aí tem mesmo que ficar preocupados, meu, aí tem mesmo que ficar preocupados. Daqui para baixo supostamente não passa, pelo menos nestes anos todos nunca... Nunca fez isso, estás a ver. Pá, mas isto aqui, meu, não interessa se vai aqui ou se vai assado, meu. Aqui, se depois chega o caminho para cima, estás -me a me entender? É isso que as pessoas têm-se libertado do medo, porque com medo estão a, estão a prejudicar o próprio trade e o pânico delas vai fazer pânico a outras pessoas, meu. Isto aqui não representa nada, meu. Isto aqui pode descer um bocadinho, descer um bocadinho. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa daqui a 20, 30, 40 anos, se calhar eu já, eu já cá nem estou e alguém está a ver este vídeo e vai partilhar esta merda que eu estou a dizer. A gente agora estamos aqui todos preocupados nesta merda. Um dia se calhar estamos aqui... Estás a ver, meu? Isto, isto, isto foi feito para, para ficar, meu? Enquanto houver internet... É assim, um dia vamos estar aqui em níveis as pessoas já nem se vão lembrar disto aqui. Estás a ver? Isto é o que a gente estamos aqui no momento... As pessoas não têm que ter medo, meu. É assim, já entraste, foste atrás é da cena do baile de e agora não tens dito para comprar. Meu. Não há azar, mano Espera. Repara numa coisa. Tu antigamente ias ao banco, punhas dinheiro no banco. O banco dava-te x por cento. Tu ganhavas uma merda ao ano. Porque depois, com taxas e caraças, isso era mamado. Vamos imaginar, tu em vez de investires em BTC, 100 paus mil paus 5 mil paus 15 mil paus 30 não interessa imagina que essa guita tava no banco tava no banco e ia ficar lá durante um ano e meio o que é que tu ias ganhar durante um ano e meio iam-te papar taxas iam-te lixar a guita iam-te fazer pá de certeza que a guita quando chegasse lá daqui a um ano e meio já nem sequer tinha o mesmo valor como quando tu tinhas a depositado ora se tu vires isto como um investimento, pá não te preocupes mesmo só para cima e para baixo. Isto daqui a um ano e meio, opá, acredita que não está nestes níveis, meu. Acredita que não está nestes níveis, é assim. Há outra coisa que vocês têm que ver, que é, se vocês marcarem aqui os alvings de 4 em 4 anos, eu agora não, não tenho aqui, nem vou ver, mas se vocês marcarem aqui isto, 4 em 4 anos, vão ver que antes do alving, antes do alving, Há sempre uma subida. Porquê? Porque as pessoas, as pessoas, uh, por estar perto do Alving, quase um ano antes, ou um ano antes, ou um bocado antes, ou um bocado depois, ou wherever, mas ali mais ou menos um ano, as pessoas começam a pensar, é daqui a um ano é o Alving, vou começar a preparar aqui para fazer umas compras. Isto acontece sempre. E agora não tenho aqui marcado, mas posso mostrar para a próxima, que isso acontece depois, quando aparece o Alving, isto depois sobe muito, não é? Aumenta a dificuldade e normalmente os preços sobem. O que é que acontece? Pá, tendo em conta que falta uh, quase dois anos, ou se calhar dois anos, não é? Uh, epá, é cedo para -nos a gente estarmos a falar em range, meu. É assim Se isto vier cá abaixo, é a cena mais natural que existe e não tem nada de, de normal. Tipo, se vocês forem ver, uh, o mercado está todo fodido. Isto não é só o BTC e se vocês puserem bolsas de valores e não sei que a Tesla perdeu o Google perdeu uh, o Facebook perdeu não sei quantos bilhões meu é pá é assim tá tudo a cair meu pai é normal é normal um mercado de cripto porque é se assim, essas pessoas também tem tem coisas investidas em cripto e às vezes também podem estar a tirar para tapar outros buracos né a gente a gente não sabe tudo isto são coisas que nós podemos especular, que é tal análise, fundamento, mas que não se pode provar, são a gente estamos a especular. E quando nós vemos aqui, quando nós vemos aqui, isto são pequenas porcentagens diárias, vai, como se diz, está, está a sangrar lentamente. Temos aqui, olha, isto não há aqui vencedores, isto está tudo, olha, está tudo a cair, olha, está tudo a cair, A é? exceção de um ou outro, se calhar nem, nem há uma exceção, olha, tem a Tron, por exemplo, olha, 25%. 25%, por acaso é uma das moedas, por acaso é uma das moedas que eu tenho. Mas também eu estou-me lixando, eu não vou vender por causa disso. Que isto é para longo. Mas pronto, entre mortos e feridos, algum há algum lado de escapar. Uh, no geral, está tudo a descer. Isto é uma coisa mundial, meu. está a acontecer com as ações, com as empresas, com a Tesla, com pá, toda a cena: olha menos X, menos X, uns mais, outros menos pá é super normal meu. isto faz parte não há aqui nenhuma catástrofe e ainda digo mais ainda digo mais isto até é bom que é a cena positiva que é ao agente ao agente a gente caminhar aqui para esta zona uh, ao gente caminhar aqui para esta zona isto é precisamente a zona se a gente conseguir pá, não quer dizer que chegamos lá se calhar até batemos aqui numa destas num, num, num destes uh, pontos de que eu que eu marquei aqui de fibo. podemos bater num destes pontos e subir eu não não tem que ficar abaixo mas caso venha caso venha o mais provável que, que aconteça depois é isto é que sempre que o preço olha reparem numa coisa sempre que o preço vem mesmo cá em baixo a trendline a seguir ele tem tendência a subir muito e neste caso foi mesmo ao extremo foi de uma ponta à outra Aqui não conseguiu, e não está a voltar para baixo. Olha, vamos imaginar, vamos imaginar, é óbvio que isto não tem que acontecer, mas isto que é só para nível, nível de exemplo. Olha, vamos mesmo por aqui de uma ponta à outra. Olha, mesmo que isto não viesse cá abaixo, não é? Mesmo que isto viesse daqui, mas imagina que vimos daqui de baixo, man, isto depois vai dar outros tops, estás a ver? e depois vai dar outros tops tipo, quanto mais para baixo vier, mais barato fica, mais compra vai haver, e se calhar essa compra, essa liquidez, é necessária para o preço subir. Eu até acredito que há pessoas que neste momento não é que achem que o Bitcoin está barato ou que está caro, ou pronto, cada um avalia, cada um acha aquilo sobre o preço que está caro ou que está barato, cada um tem a sua opinião, mas há pessoas que chamam isto de uma zona de interesse, e aqui, Aqui, o, o, nesta zona, os preços já são mais atraentes para aquelas pessoas que têm muito dinheiro e que é à palma delas que isto pode subir, não é? É óbvio que o mercado todo junto também tem muito dinheiro, mas estas zonas aqui são zonas, são zonas de interesse, não é? São zonas de interesse, em que se o preço viesse aqui, isto até podia subir muito mais. Se virmos aqui, por exemplo, o Ethereum, eu marquei aqui um quadrado, estávamos aqui nesta alta eu marquei aqui um quadrado, que agora não está aqui, que era aqui, aliás, eu vinha daqui de cima, eu comecei daqui de cima, eu disse, olha, tudo que, e tinha aqui uma linha, aqui, eu disse, olha, tudo que vier daqui para baixo, para mim, para mim está fixe, para mim está barato, olha, visual order, send to back, pronto, para mim tudo que for dentro deste quadrado está fixe, não acredito que é o daqui, mas isto, mas isto com base no que eu vi aqui. Uh, portanto, isto é Ethereum. O SD eu acho que marquei aqui em euro. Yeah, marquei aqui em euro. Há aqui estes suportes aqui em branco. Deixa-me apagar aqui os indicadores. Há aqui estes suportes em branco. Isto vem a, a, a acontecer já há muito tempo. Eu já falei nisso noutros vídeos. Deixa-me apagar isto aqui. E uh, uh, uh. isto de de pronto. E aqui estava à espera que isto rasgasse. Isto já rasgou. Que era a tal zona se rasgasse que era uma indicação. Olha ali, também está ali a perder. Ele por acaso voltou para cima. Esta aqui já foi à vida. Mas pronto. Basicamente, o que é que temos aqui de FIBO? Olha, temos aqui 2208. Ainda não chegámos lá, já não tivemos aqui e ele voltou para cima, que é a tal cena que falámos sobre os, os níveis de FIBO, não é? Isto pode ir para cima como pode ir para baixo, o próximo nível a seguir será 2210. E se ele vier mais para baixo ainda, seria 1847. No entanto, tudo o que tiver. Tudo o que tiver aqui dentro deste, deste quadrado que eu apaguei aqui neste gráfico. Para mim tudo. A partir daqui para baixo para mim já está barato. Para mim já está barato aqui dentro. Ter aqui para baixo. Visual Order Send to Back. E aqui tem os níveis de Fibonacci, que é aqui. Tem um Fibonacci aqui. E aqui não é que não fica ali marcado de um lado. Quais é que são os targets? E tem este aqui. Eu vou apagar agora a FIBO, que já tenho ali marcado os níveis basicamente ficamos com isto é assim qualquer um destes pontos é possível ir como eu já disse não tem que vir até cá abaixo mesmo que no passado ele tem sempre feito aqui estas estas bases horizontais não é é um vem sempre aqui estas bases horizontais vamos ver mas em princípio este seria o target ideal não é vamos parar para ver aqui um a um um a um sempre que bater num ele tanto pode bater e subir para cima como pode vir para o outro baixo. é assim que nós devemos analisar os níveis meu. não é para dar targets ou calhas, portanto agora já é uma altura em que se, em que, em que, em que se pode começar a... é assim a FIBO sempre se pode passar a vida toda não é? mas mas há alturas em que é mais crucial temos aqui a Link que já vimos da Link que está ali quase a perder o ali a trendline de novo se ela voltar a perder será pela pela quinta vez aqui estão várias entradas que eu fiz em link pequenas muito pequenas pequenas e cada vez maiores e esta foi a última aqui 966 e 66 e agora é esperar Tenho uma ordem aqui 780 já anda a dizer está bem finalmente poderá haver a possibilidade de ir na ou não não é e até pode chegar aqui e ainda ir mais para baixo, não, é? não me admirava nada. Eu já vi um Link num, num Bull Market na altura, que é óbvio que não foi aos 40 e tal. Agora não sei quando é que foi, ora, se calhar foi aqui. Mas na altura isto era web, porque o Link andava ali num euro ou dois euros. Isto quando veio aqui acima, isto devolveu quase tudo. Isto voltou para um euro 8,33. Já via ela a vir até aqui. Esta conheço mesmo desde o primeiro dia veio até aqui hoje a 6 e logo a seguir fez 6 seis e, seis e tal, e 5 e tal, e isto é uma zona que, que ela sempre vê aqui, portanto, isto aqui não está descartada a hipótese, não está descartada a hipótese de, eu tenho aqui uma ordem, mas não quer dizer que ela não venha aqui mais abaixo, mesmo que não toque aqui, mesmo que não toque aqui, até pode ir, só que é assim, se ela tocar ali eu até vou ficar preocupado, porque para alguém ter perdido a trend line várias vezes, não é? vir aqui a este nível, pá, até aqui, mas pronto, estamos cá, cá para ver. Aqui em relação à DOT, a DOT temos aqui, o próximo nível é 9,16, assim como eu meti ali na, também já está ali a perder a, a trendline, o uh, próximo nível está ali 9,16, próximo nível de FIBO, o que também não quer dizer que não venha mais abaixo. Há uma coisa que eu costumo dizer aos meus amigos entre a Dot e a Link, daí que tenhamos agora aqui ao lado uma da outra, não tinha, e eu vou dizer porquê, porque um, normalmente num no beer market, desde que a Link e a Dot uh, apareceram, não é? Elas costumam fazer uma coisa, quando há um beer market, quando há um beer market, ou quando há uma grande queda, o uh, uh, uh, uh, um, uh, um preço da link, como sobe mais rápido que a link e desce mais rápido que a link, num bear market este preço tem tendência a ultrapassar a link para baixo, portanto, eu se vir a dot com base no passado, quando a dot passa a link para baixo, eu entro com tudo, meu. eu entro com tudo e depois normalmente nunca fica ali muito tempo nunca fica ali muito tempo, 2, 3 meses no máximo e voltar a recuperar, depois quando vemos a Dota ultrapassar na linha para cima, já sabemos que é tranquilo, não é? Portanto, aqui, estamos aqui no nível do 3,57, que já foi passado, neste momento estamos já a 12, 76 e o próximo nível de FIBO que temos aqui é 9,16, 9, que é na FIBO 0,5. Deixa eu ver o que é que temos aqui mais, daquelas que eu marquei que ia ver... O Air é, mesmo disse que ia dar aí o, os NFTs. Olha, deixa eu ver aqui. Antes de eu continuar aqui, uh, uma pergunta para oferecer um NFT, men Quem foi? Deixa eu -me ver, meu. Aqui uma pergunta, meu. Eu também não estou a ver aqui muita pessoa no chat, meu. calhar não era a melhor altura de fazer aqui o drop. Ora, o Bruno Pereira, boa noite. Bruno, Pereira Bruno Páscoa Pereira. Então é assim, olha, quem me responder... Deixa-me lá ver. Se uma, Uma pergunta, olha, em que dia em que dia é que foi o último halving, o último halving do Bitcoin meu. podias ver a platypus eu vejo a platypus guarda drop para quando tiver mais mal também achas achas é pá pelo menos queria oferecer um olha quem tá aí ganha quando é que foi o último halving do Bitcoin man? só para dar aqui para um um NFT, eu já vou ver essa moeda que estás aí a dizer, eu já vou ver aí, não faz mal, meu, olha, se acontecer o mesmo quando eu oferecer a pena, melhor, tipo, quem tiver aí é quem safra. ora, é... onde é que está aqui, aqui eu disse que olha, aqui a é Waves, estão a ver, olha, a é Waves, e por acaso ela até está a respeitar, aqui, a é... olha, eu ontem também vi um gajo a passar no Bitcoin, meu, uma trendline, que aquilo não era uma trendline, meu. o gajo estava a passar uma cena, tipo, pá não sei, meu, o gajo, o gajo olha, para já estava aqui o coisa de cima, estava aqui mais em, em baixo, tipo, estava a tocar nesta, estava a ignorar as outras, tipo, isto, isto um gajo para um gajo fazer uma... Eu vou aqui ensinar a passar uma merda de um... Isto, isto é só uma linha, mesmo isto não custa nada, meu. É assim: é por esta porra em por esta cena em logo, fazer reset ao chat. Isto é o BTC, não? Uh, BTC USD, pronto. Isto é guarda isto é, é fácil. Olha, põe em um imã que é para ficar mesmo certinho, porque se não ficar certinho, pois olha, aqui nesta que está mais, a, mais abaixo, até aqui esta que está aqui mais acima. Vocês agora fazem assim. Metem, se tende para a esquerda, se tende para a direita. Até podem pôr isto mais fininho. Até podem pôr assim. Ou podem pôr pontelhado. como quiserem. Isto é a merda da trendline. Meu. Há pessoal que não sabe passar a trendline do BTC. E eu vi um gajo a passar isto mesmo à mão. Pai, foda-se. E a foda tirar nível. É que depois fazem uma análise baseado numa linha que não está correta. E isso é fudido. Isso é fedido olha. Depois é só, clone, clone, clone, clone. Olha, um inserting bateu, bateu, bateu, bateu. Tem dois toques de cada lado. Foda-se, Muitos batem-se à mão, não sabem fazer esta merda, meu. Ontem havia um gajo aqui a fazer uma, uh, aqui uma trendline toda manhosa, que a chegar ali quase até ali e depois a dizer que aquilo faltava só um bocadinho para chegar a trendline. Pá, ah, é assim, isto é uma merda básica, meu. Isto é, isto é básico, básico, básico, meu. Vocês encolhem assim mais pequeno quando, quando estão a fazer os clones, porque senão isto depois não bate certo. Se fizerem assim grande, quando vão fazer o clone, tipo, a linha já não bate ali no sítio, olha. Já vai ficar aqui mais embaixo. Pá, é isto que tem que se fazer, meu. É, é para passar a linha bem, é assim, meu. Não custa nada. Ah, e outra coisa, isto dá para o resto da vida, porque. Enquanto isto não for caroçado para baixo, este é o trend online, não é? Esta esta é a trend online dela. Uh, ao contrário dos pitches forks tem que estar sempre a, a passar novos e, e não sei o que é chato. Ora, continuando aqui. 9 de março de 2020. 5 de 20, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. <risos> <risos> eu já vou ver já vou ver tal e tudo marcado aí o CRO olha o CRO o CRO ontem pai eu até compreendo porque o Paulo trabalha lá na CRO e há merdas que, que não convém falar ali mas eu posso dizer aquilo foi um ataque de duas horas foi o ataque eu conheço vários tipos de ataque não sei escutar todos como é óbvio mas foi o ataque mais lindo que aconteceu porque ficaram na merda. <risos> 8 milhões, sem estrilho, duas horas de trabalho. <risos> 8 milhões, não interessa se foi a ou se foi. Não, não, não está em causa, não estou aqui a atacar ninguém, antes pelo contrário. Uh, porque estas coisas até são boas para os protocolos abrirem o olho e começarem a ver as coisas de outra maneira. Neste caso, quem se lixou foi as pessoas que tinham utilizado ali aqui durante uh, aquelas duas horas do ataque é que se nicharam porque tinha o phishing, tinha estavam enviar para outra conta agora foi bom foi bom por outro lado se a gente for ver a parte positiva então mas qual é que é a merda positiva não é que pá positiva é que a CRO baixou para metade do preço baixou para metade do preço eu, eu não sei se tenho aqui na minha lista de compra não tenho de certeza que eu não comprei, mas agora deve estar um preço bom, mas é se calhar melhor é esperar, ver se o mercado cai mais, que isto agora está bom, mas é para um gajo ficar quietinho, tipo, fazer um trade que tenha uma entrada e uma saída, com um gajo assente-se no computador, faça ali os trades e venha-se embora, o um levanta guita, ou então para longo, porque, para longo, para muito longo, porque isto ainda pode demorar, sinceramente, é assim, sualving, falta dois anos e as, e as cenas que costumam subir para aí um ano antes do Alving, a gente pode dizer que se calhar ainda pode demorar um ano, não quer dizer que tenha que ser um ano, pode ser seis meses pode ser um mês, pode ser uma semana, pode ser um dia, a gente não sabe, mas o normal é tipo se calhar mais oito meses para aí no mínimo, se calhar para o Natal, se calhar para o Natal <risos> calhar para o Natal <risos> ou antes do <de> Natal <coughs> CRO, deixa eu ver se hoje aqui a CRO Espera aí, olha, eu ainda não vi aqui a Luna, deixa-me ver se acho que eu marquei aqui no vídeo, que eu dizia que há aqui ver, deixa-me ver aqui, bem-vindos ao canal Criptomoedas Digital, o canal promove novos projetos, tudo, de adoção, ah, como é que está as moedinhas, o Ethereum já vimos, o BTC, a Luna, o link já vimos, dot. é a IP a Luna, vamos só ver aqui a IP a Luna no um instantinho, elas estão a fazer todas mais ou menos a mesma coisa. Há uma outra que. A Luna faz parte aqui do. Ora. Olha, há aqui uma moeda que não está tipo. Não se passa nada. Tipo, esta merda está toda a cair. E aquela merda passa tá a cagar. Que é esta aqui. Há por acaso que agora um bocadinho, meu. Olha, ontem tinha comprado isto e o mercado estava a cair, e isto estava a subir, <risos> estava a subir é com o mercado a cair. Comprei uma bequinha só para ver aqui, isto também não não foi muito. Ora, continuando aqui, onde é que está a Luna? Vamos ver aqui a Luna, olha a Luna. a Luna, já está a cagar fora do penico, estás a ver? Esta merda agora tem que ser toda tem que ser toda alterada, deixou de ser o deixou de ser ali a trend Trendline. Olha, até vou fazer assim mesmo, assim e agora faço com on Ah, não dá, não dá, não dá. Tem que se fazer mesmo direitinho. Só passar aqui, ora, aqui do ponto mais baixo até ao ponto mais baixo. Pronto. E depois mais tarde eu, eu faço aqui a cena, que é de fazer com onde, com onde, para cima. Tem que fazer isto um ano por aí acima, cima, agora não, não vale a pena porque isto se calhar ainda vai perder de novo. Ora, aqui a Luna, pá, é assim, se isto fosse o fim do coisa, estava no suporte, era compra, como o mercado ainda, ainda pode cair mais, se calhar é melhor esperar, olha, a minha entrada está aqui, estás a ver, eu estava naquela aqui a subir, estás a ver, mas também tendo em conta, porque é assim, o gráfico só anda, para um lado direito, isto rapidamente também vai ser, mesmo que isto deixa isto rapidamente é mas esta eu comprei para longo, foi mesmo tipo, caguei, comprei 10 moedas e deixa estar aí mesmo não tenho pressa que suba ou que deixe não tenho stop loss ora, Aip ver aqui a Aip, olha a Aip Aip estava aqui a pensar num target yeah. mas não vendi, podia ter vendido com lucro, não vendi, não estou arrependido isto era mesmo para longo também Guardei, comprei aqui, comprei aqui, comprei aqui, subiu, dia ter deia ter vendido, não vendi, não me arrependo que isto também é para longo, isto aqui estão todas a fazer mais ou menos a mesma coisa. deixa a ver aqui num gráfico de 6 horas, porque isto aqui no semanal isto não tem história nenhum, não é? Isto, isto não tem histórico nenhum. Aqui no gráfico de 6 horas, olha, está no mundo assim, meu. Está numa onda 5, mano. aí Mas é assim, onda 5. Mercado a descer. Pode acontecer o mesmo que fez o Bitcoin, que é tipo isto que é mais um bocadinho e o 5 chegar para a frente e chegar para a frente. é como já tenho aqui uma posição, vou deixar ficar. Olha, a minha está aqui nos 12,97. Como estão a ver, eu, eu estou abaixo da. De... Não, isto não foi trade. Isto era mesmo para longo. Se fosse para trade, já tinha vendido. Ora, e aqui a Muna, já vimos que é a moeda que vocês queriam aí ver, mano Boas, FIBA 61... 61%. FIBA 101%. Por cima. Não, olha, quando todos os canais falam em queda... Oh, man, eu não estou falando em queda, eu estou falando em possibilidades em que pode ir para cima e que pode ir para baixo. Aquilo que eu disse foi, tu pegas numa moeda qualquer, seja ela qual for, Olha, nem que seja o total market, que não é moeda nenhuma. Estás a ver? Tu chegas aqui ao semanal. chegas aqui ao semanal. Pegas na merda do. Aqui do. Aqui da. Da FIBO. Passas de cima. que okay, porra, mano. Passas aqui de cima para baixo. Pá, isto pode subir. Olha, de onde a gente estamos. Ainda pode fazer aquele topo que eu falei, para cima mesmo, nós não sabemos. Aquilo que eu estou a fazer é, estou-me a preparar, a gente deve esperar o melhor para cima, mas tem que se preparar para o pior, não é? Tu se vais para o mar, tens que preparar as merdas em terra, não é? É assim, tu tens aqui vários níveis, seja na não há que moeda for, esquece a moeda, eu até ponho aqui Total Market Cap para as pessoas não ficarem, pá, para não engravidarem por causa do BTC é assim, tu agora não chegaste aqui a este nível de 0.236, eu já mostrei no do curso que o normal é ir até ao 0.382, sabes quanto é que isto dá no, no total market cap? Era o total market cap ficar a menos de um trilhão, meu, estás a ver? <risos> Era ficar atrás de um trilhão, só que eu não vou ficar de braços cruzados, já espera, porque no curso diz isso, meu, eu vou fazer trade com aquilo que eu tenho, Estás a ver, olha, eu agora queria fazer aqui trade, agora durante um dia diário. Aqui era uma onda 5, estás a ver, possivelmente agora, isto, isto é, o, é o total market cap, é óbvio que não se pode comprar, mas a fingir que era uma moeda. Onda 5, que eu fazia aqui uma compra, mesmo que ela descesse mais um bocadinho, vamos imaginar, até, até aqui, para onde são se pôr, mesmo que ela descesse mais um bocadinho, ela depois ia fazer ABC e eu vendia aí estás a ver eu posso continuar a fazer uma trade normal eu hoje fiz no Twitter eu hoje fiz no Twitter deixa-me ver daqui se eu consigo apanhar o vídeo não é de boa qualidade mas isto é eu sou aquilo que eu digo tipo não anda aqui a inventar merdinhas olha olha eu até tinha posto aqui alguém já tinha visto um scalp no gráfico de um segundo eu fiz scalp meu ao vivo no gráfico de um segundo, meu. Eu não, não, eu não tinha stop loss, meu. <risos> no, oh, e, e no simulador eu tripliquei a carteira, meu. Repara bem. Eu tripliquei a carteira com o mercado a descer. Com o mercado a descer. <risos> e disse aqui, vou passar o meu setup de scalp e a minha estratégia. Aí num, num, num próximo vídeo. Olha, eu aqui. Deve ter para aqui. Olha, está aqui. Está aqui. O vídeo, o vídeo aí é grande cena não era nada disso <risos> este é o vídeo de agora é este é este, olha, é este aqui é assim mas isto não tem muita qualidade mas olha se tu se reparares se tu se reparares olha a minha carteira aqui logo ao início é isto não vende mesmo nada bem mesmo que já sei mais ou menos tem ali 175 mil e se tu vises aqui para o fim do vídeo eu tive sempre ali ao vivo hein? aqui para o fim do vídeo, depois tu vês quanto é que ficam lá na minha carteira, mas eu já mostrei aqui, estás a ver, isto foi se cálculo ao vivo, estás a ver, é pá, eu digo, se, e foi, foi aquilo que já disse ao início, se as pessoas quiserem treinar, meu, treinem na merda do simulador, não gostam de nada, é pá, vejam aquilo como um jogo, estás a ver, pá, aquilo não é dinheiro real, tentem, não tenham medo de falhar, meu, se falharem, mais vale falharem ali, meu, porque vocês vão treinar o vosso olho e a vossa rapidez, e é tomar decisões rápidas, tem que tomar decisões rápidas às vezes, Principalmente ao mínimo do segundo, mas eu do segundo eu não aconselho a ninguém. Aqui eu no, um segundo ninguém faz trade ali, eu acho, eu, só mesmo eu, <risos> só mesmo um maluco. Porque aqui é um grande risco do caralho, se vocês virem o vídeo, eu tive para ser liquidado duas vezes. Tive para ser liquidado duas vezes. Eu me meto em, em, em foda-se, em velas chinesas, estás a ver? Liga aqui este indicador, que é o que eu vou passar para a próxima me dá aqui, olha, oversold oversold, aqui era entrada estás a ver? aqui o, o momento, aguentava a operação isto agora daqui, de repente, pode pode cair, olha, caiu e recuperou e depois um gajo vai vendo outros sinais olha, às vezes aqui se já tiveres 45 mil de lucro ou 5 mil, é sair logo meu. <risos> porque às vezes mais vão agarrar um lucro, tipo nem, nem, nem que seja 5 mil ou 8 mil e sair logo com lucro do que estarem a insistir e há outra coisa antes antes de fazer o meu resto da análise há outra coisa que é assim uh, quando a gente faz treino de muitas horas a gente ficamos cansados o nosso cérebro já não responde da mesma maneira pai eu não aconselho vocês a fazerem treino durante muito tempo porque é pá, estoura a cabeça um gajo, meu estoura a cabeça um gajo. meu olha eu vou aqui a altura que saí com 7.500, 37.250. Aqui deu zero, mas também não perdi nada. E, mas eu tive aqui perdas também. Olha ali de 80 mil, de 8 mil, de 7 mil. Só que se forem a somar isto tudo, eu consegui fazer três vezes mais. tal, tá uh, 761 mil, meu. Para treinar não custa nada. Meu. olha, se, se vocês forem bons a fazer scalp, mesmo que não façam scalp, só mesmo aqui a treinar. Pá, quando vocês forem para o diário, vocês já veem isto de outra maneira. Quando veem aqui uma certa curva, já sabem o que é que isto vai fazer a seguir. Já ficou naquela, tipo, olha, isto está aí para baixo, está aí para cima, tipo. Não dá para saber o que é que vai acontecer, mas dá para ver o que é que está a acontecer agora. Continuando então aqui com a análise, vocês queriam ver aqui a onda 5 a onda já mudou três vezes, depois foi, man. A gente aqui no BTC, olha, a gente aqui no BTC tínhamos uma onda 5. Tínhamos uma onda 5 mexeu para aqui três vezes. E depois fez um ABC muito abarrasco, meu. Isto era visto aqui na onda... Olha, está aqui no 5 outra vez, mano. Fez aqui um ABC muito abarrasco, depois acabou por não ser ABC. E a onda 5 ainda esticou cá, cá mais para baixo. Mas isto no amarelo é uma low wave. Isto é uma onda... Hum, é uma onda pequena, é uma low wave, e ainda por cima é num gráfico de 6 horas. Aonde tu podes apostar o cu e as calças, é se vis uma onda assim, que, tipo, num semanal, num diário. É, é assim, o 6 horas já é bom, 6 horas já é bom, não é um gráfico de uma hora. 6 horas já é para levar a sério. Pá, é assim, olha, aqui pelo meu coisa do Scalp, está-me a dar entrada, está-me a dar entrada aqui, que é assim, eu programei isto desta forma: o NX. É um é um é um cruzamento negativo que é um N de negativo e um X de cruzamento. O PX é um cruzamento positivo. Isto, isto foi programado com MA do RSI. E depois quando há aqui overbought, oversold, olha por exemplo aqui, aqui tem overbought, ou seja, já está sobrecomprado, quer dizer que vai cair a qualquer altura. E quando me aparece a seguir a é um overbought, um NX que é um cruzamento aqui é venda. É venda e ignorar tudo o que aparece para a frente. Depois estás a ver. Eu depois explico isto aí no, num próximo vídeo. Vocês vão gostar muito, muito deste indicador. Só que eu uso mais com as velas chinesas. E ao mesmo tempo com três cores. Foi uma técnica que eu habituei-me habituei a usar. E pá, funciona bem, mano. Funciona bem da fixe. Eu vou desligar aqui só a coisa e vou ver ali então as moedas que vocês pediram. Que é para fechar por hoje, para não ficar aqui muito, muito tempo. Onde é que está aqui? <coughs> Paper Trading, está aqui. Logout. Ok. Como é que eram as moedas que vocês queriam? Essa onda já mudou três vezes, meu. Pois foi, meu. Porque era uma low wave, meu. Vamos ver aqui. Estava estava, estava a generalizar no sentido de ir contra a manada, nada contra a tua análise. Oh, man, mas olha, eu... Eu quero que as pessoas discordem, meu. Discordar faz debate, faz a gente evoluir. Vocês não têm que estar de acordo comigo, meu. Tenham as vossas ideias. Rui, mas eu acho que isto pode acontecer, isto, porque eu até posso não estar a ver qualquer coisa. Eu não sou a merda do Deus da análise, meu. Eu sou humano, eu posso falhar. E, pá, é assim, cada um tem, tem a sua experiência, estás a ver? Se vocês não estiverem de acordo comigo, pá, amigos na mesma, meu. Eu não, não vou ficar chateado com ninguém por causa disso, estás a ver? O que interessa aqui não é estar correto, é a gente ganhar dinheiro e vamos partilhando uns com os outros. É pá, é assim, olha, o que eu puder, e como vocês já viram desde o início, pá, eu já tenho ajudado aí com muita coisa. Ainda vou passar em mais um setup de scalp de certeza que vai dar guito ao pipão. Olha, qual é que é esse indicador? É pá, esse indicador não existe, fio que fiz. <risos> é assim, com um bocadinho de danico, com umas peças do um fiatuno, com umas rodas do Mercedes, <risos> estás a ver, um bocadinho de dano foi eu também tive a aprender scripts é ao mesmo tempo, ainda não tinha a capacidade de fazer uma cena de raiz minha, estás a ver, e então fui tirando -me uma merdinha de dano e outra de dano e da coluna, às tantas, afinei aquilo, testei, olha, testei, é da tempo, tem um rapaz que era o que estava aqui a mandar mensagens, que é o João Pacheco, uh, eu quando fiz o meu trade, o meu trade, o meu setup pela primeira vez, <coughs> foi ao fim de dois meses, que eu andei a estudar os indicadores todos, ao fim de dois meses eu pensava que tinha o meu setup já preparado, eu levei mais oito meses, <risos> porque eu depois, ao fim de dois meses eu que aquilo estava muito bom, mas depois quando os preços subiram e desciam, aquilo não estava ali mesmo mesmo certinho como eu queria, havia ali falhas. E até eu acertar, acertar mesmo, acertar, foram mais oito meses, mas posso dizer que até hoje eu já modifiquei o meu setup meu quase todas as semanas assim, sempre uma coisa que tu podes aperfeiçoar. Depois chega a um ponto que tu, para raramente já mexes ali, porque já vês que está ali mesmo aquilo, que tu quando olhas já, tipo, rapidamente vês, é o, o que é que está ali, estás a ver? Eu vou falar sobre esse setup uh, e como é que se usa, porque não basta só ter, isto não é uma merda mágica de fazer dinheiro, tu tens que saber como é que o usas, como é que o és e assim, tu até podes ter o setup e não te ajeitares, com aquilo, estás a ver, aquilo não é uma cena que te vai garantir o sucesso. Isso depois também depende de ti, por exemplo, tu podes ter uma merda de escultura em barro, se tu não fores um artista, eu, imagina, tu és um grande artista, tu fazes uma, uma grande escultura, eu não percebo nada daquilo, faço uma merda que não tem nada a ver com aquilo que tu fazes, estás a ver? É uma questão de tempo e de habilidade e de estudo, mas olha, se tu usares aquilo na, no simulador, experimentas tunga-tunga-tunga-tunga, Há tantas, tens tanta experiência que podes depois experimentar em dinheiro real, estás a ver? Mas nunca aqui num segundo, meu, mas não façam isso, é gueta perigoso, meu. Eu, se eu fosse mesmo a guita real, hoje eu corri o risco de perder a guita toda duas vezes, meu. E, <risos> por isso, é pá, é assim, tentam diminuir o rio, olha, para já, para já comprar nestas merdas que é tipo apostas que pode ser liquidado é a maior merda que se pode fazer, estás a ver? Eu uso o teu trade view mesmo só para ver os gráficos, e compro com o telemóvel fora daqui, estás a ver? Eu nem sequer aconselho estar a comprar merdas, aqui tipo a apostar para baixo e para cima, aqui são apostas, meu, tipo, entrar ali dinheiro fiat e sai dinheiro fiat, tu não consegues de enviar depois moedas, tipo, por exemplo, eu aqui tenho operações para longo, tu ali nunca podias pôr -me uma merda para longo, se aquilo descesse muito, tu, tu és na equidade, estás a ver? Depois eu vou falar sobre este este indicador para a próxima, só que eu tenho aí uns vídeos, tenho de confirmar se as pessoas, quando é que, pá, que elas nem sempre têm disponibilidade, estás a ver? Uns têm família, outros têm muito trabalho, outros não, pá, tipo, não podem. Querem vir, está confirmado que vem mas não está confirmado ainda o dia. Então, eu não posso dizer agora aqui uma data, eu não sei se no próximo vídeo dá para fazer, ou no outro, ou no outro, mas prometo, se não houver um convidado, uh, aquilo que eu vou fazer é mesmo esse setup. Vamos tentar passar aqui merdas de valor, estás a ver? Qual é que é esse indicador? Epá, eu como já disse, isto não tem nome. Meu. Isto é baseado em várias coisas. Depois eu digo na altura. Uh... Para lá, tipo, os finanças ganda-se, não mesmo. Olha, eu vou-te dizer, ó, Gabriel, tu és livre de comprar tudo o que tu entenderes Mas eu vou-te dar-te dar uma dica. É assim, olha, eu a ti, mas tu é que sabes, eh? isto não é nenhum conselho financeiro deixa me pôr aqui a cena. Esta cena não é conselho financeiro. <risos> então é assim. Uh, eu vou ver já essa moeda, vou ver se encontro. Mas, mas é assim, tudo que não está listado, não quer dizer que o que esteja listado no crack, ou não sei o quê, que não seja coisa de ir ao zero. Qualquer uma moeda pode ir ao zero. Uh, se bem que umas têm menos probabilidades que outras. Pode acontecer um problema, pode acontecer várias coisas, podem a correr mal. Mas uma que não está listada, o risco ainda é muito maior, porque normalmente há moedas que são feitas mesmo para pump e dump. Eu, se quiser, faço aqui uma moeda, meu, estás a ver? Com o supply que eu quero. Pode ser infinito, pode, tu quando programas, metes logo, se é para ser infinito, ou se tem um limite, metes logo com aquele limite. Se fizeres isso, já não podes depois alterar. Eu posso pôr-lhe um nome, posso fazer um site, posso-lhe pôr marketing, posso fazer... Fazer um uproot nunca vai acontecer, merdas do género. Pá, vocês sabem que cai muita scam e há outros que não são scam, há outros que são projetos legítimos e que batalham para conseguir, mas, mas não conseguem. Portanto, há um risco muito elevado de pá, tipo, eu só compro se assim, Olha, não compro moedas de jogos, não compro moedas de que não estão listadas. Estás a ver? Tudo isso para tentar diminuir o risco ao máximo, porque o risco há sempre. Eu vou ver aqui esta moeda mas de certeza que isso não está aqui no estado oh meu porque eu nunca ouvi falar nada disso deixa-me a ver aqui por lá, tipo isso é uma cena olha lá... olha vocês é que me deram a dica de aluno e não sei quê porque eu tô tão embranhado em eu tô a fazer um curso físico estou a fazer mais dois cursos em casa Estou, pá, tenho de merda, tudo a acontecer ao mesmo tempo, estás a ver? E eu não tenho tempo de ver novos projetos e o caraças. E vocês é que me falaram sobre a Luna e a Ape e não sei o que, eu achei interessante e meti nelas, olha. Por lá, tipos, por lá, tipos, finanças. finança Olha, por acaso... Pois, mano, está aqui nas cenas manhosas, mano. Isto está aqui nas cenas maior assim não quer dizer que não seja bom mas para já é um projeto da avalanche tipo a curva mas em vez de meteres três stables como na curva metes de um de uma stable boa boa parece interessante estudar o projeto o dealer fala muito dela ah ok na boa vou, vou ver mas olha mas ela não está listada aqui nas grandes cenas meu coinex trade Joe não sei que é assim, eu estou listado em tudo, mano. Não estou listado nestas cenas. Eu quando digo tudo diga que há umas mais FTX, Coin, Bitstamp, Nasdaq. Man, isto tem é cripto Coin, Pá, queres ver em que é que change? Diz lá. Agora só tem 3 meses. Boa. Então ela agora tá, deve estar alta e deve estar a cair a estabilizar ainda. Ah Olha, não dizes qual é que é exchange? Olha, vou meter aqui na Coinex. Coinex. Coinex, estás a ver? Isto nem está no Kraken. Deixa-me ver. Aqui na Wiki. Pois é, o que eu disse já deve ter dado o pump. Agora está a estabilizar ao preço que é. Há pessoas que me criticam assim. Ah, este gajo compra moeda só porque é barata. Ah, oh, já eu já disse também o seguinte é assim eu se tiver 30 projetos daqueles mais baratos basta dois ganharem boé que fica tudo pago estás a ver é uma estratégia e eu vi um gajo criticar-me por causa disso mas cada um usa a sua estratégia meu. eu não, não vou dizer a ninguém como é que devem investir cada um e eu dou-me bem assim meu eu dou-me bem assim nessas merdas tipo por exemplo olha esta aqui tipo um euro Tá, mas isto não é o que a gente falou é isto PTP PTP está, está a cair muito então ainda bem é? Né? ainda bem subir muito é bom se muito é bom tem que ser muito seja a subir ou a descer tem... quanto mais for melhor não interessa se é a descer ou a subir tem que ser muito quanto mais volatilidade houver melhor a gente Melhor a gente sabe. isto aqui está mesmo a cair, mano. Só que é assim isto não tem histórico suficiente. Olha, para já posso dizer que está tudo virado para baixo. Até pode virar já aqui, mas para já isto está a cair. Epá, isto é da fácil. Olha, tu no teu coisa metes o RSI. Metes um RSI que tenha o RSI rápido e o RSI uh, normal. Uh, rápido e o normal. E tu vês se elas estão a, a apontar para baixo. Olha, no outro dia passei um setup que é um setup descomplicado é e de boeda simples tem só três indicadores que qualquer pessoa pode usar aqui olha e está virado para baixo eu, eu, eu depois é assim olha fiz tanto scalping hoje foi umas três horas que eu agora estou preparado tipo já ia clicar <risos> tipo estás a ver tipo estar ali preparado tipo assim que isto der a curva tunga pá olha assim se, se estás interessado nisto e se queres comprar tens que vir a mandar aqui a curva olha assim que fizer este ângulo Estás a ver, pode ser um ponto de entrada. Ou oh, não, ele até pode virar para cima e logo assim virar para baixo. Pá, é assim, olha, interessante está. Não estou a dizer que está numa zona de compra. Aliás, não estou a dizer que está bom para comprar, mas está numa zona de compra. Porque aqui hum, a coisa hum, aqui o Elliott Wave Oscillator que eu passei da outra vez este, este indicador. Está aqui numa zona azul e está muito para baixo, olha, isto está mesmo cá em baixo, olha lá. Olha. <risos> isto aqui está no baixo dos baixos. Agora imagina, quando isto subir para cima, só que é assim, isto pode levar tempo. Por acaso isto deixou-me interessado. Isto deixou-me interessado. É assim, isto também não se vai perder nada porque o mercado está a cair e a tendência é descer até botar a curva. Mas eu hoje vou ver isto, nem que seja aí 100 ou 200 paus, pelo menos não não se perde nada por causa disso e não me afeta 200 paus não, dos meus treinos e aqui tá aqui numa zona azul o RS rápido ainda tá aqui a cair mais portanto e está aqui convém chegar até aqui a esta zona estás a ver nesta zona costuma dar a curva aqui é onde o vento faz a curva estás a ver normalmente não é obrigatório vir cá abaixo né mas ela como está virada para baixo tem que se ver até naquela vai assim para já para já está numa zona boa mas não será o ponto mais baixo já está aqui olha e aqui a Vixfix está a dar a dica ao máximo ao máximo mas atenção ao máximo porque não temos mais histórico ao máximo porque não temos mais histórico não é mas para já isto aqui noutra noutra moeda era um ponto de compra olha lá aqui então deixa chama ver aqui ah meu, deixa andar mais uma bequinha, pode ser que isto passe de um euro, meu. pode ser que isto vá para 0.9 ou uma cena assim, mas é assim, se tu compras isto para o... também é uma coisa que faz confusão às vezes, há amigos meus que perdem a oportunidade de compra, porque, ai deixa andar a ver se desce uns cêntimos, é assim, no scalping eu não faço isso, mas quando é para longo um prazo, mesmo que eu veja às vezes que vai cair mais uma beca, eu penso, olha que foda, vou comprar já, que é assim, tu se vais comprar para longo, pá, mais cêntimo, menos cêntimo, isto para longo ganhas sempre, estás a ver? É assim, ganhas sempre e não conheço esta moeda, atenção. Eu estou a falar, isto é a minha maneira de pensar, se estivemos a falar de uma DOT, de um link, de um, de um BTC, de um Ethereum, de uma coisa que já tem, que já houve que já muita chapada, estás a ver? Isto aqui é novo, é um risco é um, é um risco maior, não está listado, apresenta riscos acrescidos. Fora aqueles que estão lá no protocolo, que eu ainda não conheço. E, pá, mas é assim, risco-reward, isto tendo em conta, por exemplo, tu com 100 paus ou 200 compras 200 moedas, se estiver a 1 um euro, imagina guardas aquilo daqui a 2 daqui a anos, imagina que está a 15 paus. Tu depois vai, vais ver 200 paus vezes 15, são 3 mil euros, meu, que tu fizeres com 100, 200 paus, estás a ver? É uma questão de saber esperar, é semear deixar crescer e depois escolher <risos> e aí ah, yeah, vou ver não tenho as dúvidas nenhumas. eu vou mesmo eu, eu, eu, eu, eu fico eu interessado nisto só que é assim eu para comprar isto eu não me vou inscrever nestas cenas mesmo a ver? eu não me vou inscrever nesta cena ou oh, então tem que ver alguma que eu já esteja inscrito assim a coinbase que é aquela que vai a todas, desde que tu pagues metes lá a tua moeda essa se calhar, pá, não está nada, mas se calhar vai notar, não sei, vamos ver, mas é assim, vamos ver, mesmo porque isto embora seja, seja bom, tem que se ver onde é que se pode comprar, meu, tem que se ver como é que um gajo consegue ver isto, meu, pá, e é assim, isto aqui no geral, isto aqui no geral, olha, já agora deixa-me a ver aqui o petróleo, meu, petróleo está a subir, meu, e aqui é DP. Finalmente, meu, o Finalmente está a subir, meu. É assim, eu não meto em ações nessas merdas. Mas por acaso conheço uma pessoa que comprou... Não sei quantas foram. E aquilo estava a 6 euros na altura. Eu disse, é pá, isto como é a energia, deixa ficar aí, guarda essa merda. que Isso também na altura era 600 paus, ou uma cena do género deixa ficar essa merda, olha, daqui a, a uns anos, depois vê-se também mesmo que deixa, isso a energia sobe sempre, e afinal, olha, agora passado tanto tempo, isto está é mais baixo, meu. mas a energia, olha, há uma cena que está tudo a cair e a energia está em altas, mas não é ADP <risos> é DP não está em alta, assim, também já, que já teve mais baixo, mas uma coisa que eu reparei, hoje estive a ver os mercados, a Tesla, o Google, o Facebook, essa merda toda, aquilo está tudo a ir para a desgraça. Não é só a, a criptomoeda. Eu por acaso reparei que a energia não era o caso. A energia ainda é das merdas que ainda se aguentam mais tempo. Mas isto não é a minha praia, mesmo Eu não curto ações nessas merdas. É cripto, cripto, cripto. E pronto, pessoal, olha. Espero que tenham gostado aqui deste bocadinho hoje. Ah, vamos ver aqui o Total Market Cap. É como a gente já vimos ali os níveis, mas isto ainda pode ser mais, mas é assim, para já, e é onde a gente tem que se focar para não entrar em dramas, nem em medos. Para já, olha, aonde ele pode ir é, o próximo nível de FIBO é 1.37 um trilhão, ponto 37. pá, até aqui é normal. Até aqui é normal, e aqui também tem a onda 4, tem que, tem que passar do 1.49 para baixo. Já, já não está longe, porque estamos em 1.56. Pá, até aqui é normal 1.3. Um se isto acontecer, os preços vão derreter ainda mais por, por, porque isto é o total de, de todas, não é? Se bem que o BTC, quando há estas descidas, ele aguenta-se bem. Nesta, não desce tanto. E ele, ele, ele antes fazia uma cópia exata porque ele tinha mais dominância no mercado. E agora que tem menos dominância, isto quando cai não tem que perder a mesma percentagem ali. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, para já. O, o Total Market Cap para já não deve passar daqui para já, para já. Se chegar aqui, aí já vamos ter que ponderar ele voltar para cima ou então virar de baixo. Pá, é assim que vocês têm que têm que ver as coisas um pá, a gente quando sobe uma escada subimos de grau a de grau, é? a gente não deve estar com medo, ah, isso vai cair muito ou vai subir muito. É meu caganíssimo. O que tiver que acontecer, não podes fazer nada. Vai só ficar a ver a cena a passar. Epá, tenta tirar proveito daquilo que tu vês. Tenta tirar proveito daquilo que tu vês na, no ecrã. Estás a ver? E, epá, e é assim que se ganha né? a gente a tentar ver aquilo que está-se a passar. A gente não adivinha o futuro. Se a gente conseguir tirar proveito de, daquilo que nós vemos, vem aí o creche mundial, vem aí o creche mundial é o que a gente quer grandes oportunidades exatamente, man. é isso, olha tá, é um pensamento positivo é assim, no meio de mortes e feridos a um lado de escapar a gente pode ganhar com as desgraças às vezes a desgraça não é boa para ninguém é óbvio, para ninguém entre aspas, para a gente <risos> pode ser uma oportunidade mas nunca é bom, no geral há sempre quando há aquelas retrocessos. E, mas é assim é aqui nestas alturas é que o dinheiro passa de umas mãos para as outras, estão a entender? É nestas alturas que há uma grande oportunidade. Às vezes o mercado está a subir. Outras vezes está a descer. E há aquelas alturas que vai mesmo ao topo. E há aquelas alturas que vai mesmo cá abaixo. Pá, faz parte. Se a gente conseguir tirar proveito disso, pá, olha, ganhamos mesmo. Veio aí o creche. Pá, isto o creche já, é, já está... Eu no outro dia vi no Twitter uma cena que dizia assim, uh, não sei quem, um submarino russo, ou não, um submarino americano, que tinha lasers que conseguia desintegrar um barco é <risos> pá eu não sei se isso existe tipo, se isso é mesmo real se essa tecnologia existe mas é assim se isso existe e eles já estão com merdas para tipo tão okay, que okay, querem o que querem uma guerra mundial e isto os são marados meu, os gajos são marados meu. tipo que pá, tu antigamente tu antigamente tu juntavas-te a mim e a outra a gente tinha umas espadas estás a ver e o mais forte é que vencia agora agora é quem tem mais guia também é quem compra quem quem quem compra as minhas armas quem tem a tecnologia de ponta, e os gajos são malucos dos cornos que estão aqueles velhos malucos dos cornos lá do tempo lá do caraças e enquanto não é sangue novo com uma ideologia mais virada para as coisas verdes e não sei quê e para ver o dinheiro de uma outra forma e que consiga tirar, retirar tipo o dinheiro política ser político e dinheiro ser o dinheiro, ser uma coisa independente, a gente não sabe o que é que o futuro nos reserva, vamos fazer força para que a gente espalhe aqui a palavra do Senhor a toda a gente, para explicar às pessoas, olha, por exemplo, para acabar o, o vídeo, muito rápido, eu vi uma cena hoje, acho que foi o, o António Chagas, eu nem respondi àquilo, mas eu achei graça, eu achei graça, ele é engraçado, Uh, e ele tem toda a razão ele tem, tem, tem toda a razão aqui quando eu vi aqui uma cena agora gostava de partilhar com vocês uma cena aqui muita gira em que diziam qualquer cena é eu não sei se vou conseguir ver mas pronto basicamente era assim eu no outro dia disse no Twitter que porque um amigo meu foi ao hospital Garcia da Horta e disse que não havia lá sistema e ficámos a saber que Aquilo estava sob resgate, estava sob resgate uh, e não havia sistema operativo enquanto não pagassem o resgate. E depois houve aqui uma conversa qualquer, que agora não sei se eu vou encontrar, que era do António Chagas, em que ele dizia: Não, já deve ter sido para cima, isto já me deve ter passado e eu não vi. Mas pronto, basicamente. Epá, man, eu gostava muito de partilhar aquilo, meu, mas não estou a encontrar. Basicamente, alguém dizia assim. Uh, se, o gajo pedir, se o gajo pedir o resgate, portanto, o gajo que tem o sistema operativo da, do lado do, do do hospital sobre, sobre resgate, estás a ver? Se o gajo fosse pedir o resgate é em criptomoedas, <risos> se o gajo pedisse aquilo em criptomoedas. O gajo era um burro do caraças, porque depois ia dar para ver aonde é que as moedas iam ser trocadas por dinheiro, não é? O gajo ia ser agarrado. Não consigo encontrar. Mas eu não respondi a isso, aquilo é tão óbvio. Mas é assim, a gente sabe disto, a gente sabe disto. Mas para vocês verem como o mundo está mal informado, outras pessoas podem achar aqui um tipo que ah, ele agora pede aquilo em bitcoin e nunca mais é apanhado. Quando é exatamente o contrário, vocês sabem que em blockchain é, é tudo público e que se isso acontecesse. Não encontro-me. Se isso acontecesse, o gajo era agarrado. O gajo era agarrado. Mas outra pessoa que não percebe de criptomoeda, houve uma notícia daquelas. Ah, tipo, eles pediram o resgate em Bitcoin. Ah, tipo, está-se bem. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que se for em Bitcoin é a pior coisa que ele pode fazer porque depois é agarrado. Mas outra pessoa que não sabe tanto. Isto é, isto é para tu veres que o mundo. Ainda não está assim tão bem informado meu. Tipo a gente ainda tem que se ensinar muitas pessoas ainda em relação a isso. Então olha pessoal, eu não, eu não quero estar aqui a ocupar mais tempo. Pá, espero que tenham gostado. Como eu já disse, na próxima terça-feira, às 8 horas estou aqui. Se eu não trouxer, se eu não trouxer um convidado, é, eu faço coisa do. Faço aí o setup do, do scalp e explico como é que funciona e até posso fazer aqui um bocadinho de scalp. Para vocês verem, ou se quiserem, podem ver o meu scalp lá no, lá no Twitter, no, no gráfico de um segundo. Mas como eu já disse, eu não recomendo não recomendo que façam isso. <risos> usem depois usem, o setup que eu vou passar na, tipo, no simulador para, para, para, vocês, ter, para vocês treinarem. Pá, para isso é bom, estás a ver? Não se metam logo a usar aquilo em ganhar, porque tem que ganhar... Tem que ganhar experiência. Então, olha pessoal, espero que tenham gostado. Olha, fiquem bem. Hein? Até terça-feira. Tchau, pessoal.